<risos> Poxa, tudo, cara, tudo que der aí, pra esconder. Se eu, se eu tirar um dia pra tiver com a autoestima baixa, mano, aí eu tô feliz pra esses caras, mano. Porque só joga pra baixo o tempo seus todo Seus amigos fazem você se matar. É. <risos> aí. Fala aí, joga você aí. Vai de óculos, pô. Pique, pique artista, né? Porra. Aí você pode puxar. Você pode falar um pouquinho no Michael, puxa ele um pouquinho assim pra você, ó. Só pra não ficar tão, tão distante. Aí. É isso. É isso. Nossa. Se bora, fala rapaziadinha maneira, tô colando aqui pra mais um podcast para vocês E hoje, especialmente, hoje, tô trazendo um cara aqui que eu conheço há muito tempo Vi poucas vezes, mas já sigo há bastante tempo Eu acho que desde aí de 2009 que eu, que eu sigo Tem seus trampos, que eu já te conheço E pra vocês aí DJ Piquitito. É isso, pô. Prazerzaço estar tá aqui. É... Primeira vez que a gente vai trocar uma ideia maneira, né? Primeira Você... vez, velho. Mais de 10 anos que eu te conheço. Ele começou a me seguir essa semana. <risos> <risos> vou deixar claro, né? Não, eu, eu, já seguia, eu, aí, já eu, eu já segui, hein, galera? Eu já segui. O não me seguia. Começou a me seguir, falou... Aí começou a me seguir e falou... Porra, Zão. Caralho, velho. Chama nunca. Valeu, não... qual é? Não. Chama nunca. Chama nunca. Eu não te seguia, velho. Foi mal. falei... Mas não, é, mano, mas cara. Eu é vou. Mesmo. Eu ia explicar isso ainda depois, né? Mas. Você já, já, entrou, você já com... entrou, já comecei eu... KO, Já comecei no caô, velho. Por que que o entrou polêmica, não já, já Entrou na polêmica. Entrou na polêmica. Você brigou comigo? Eu não, não sabia, cara, não. Então, qual é? <risos> Seguinte. É... Tem muita gente, cara, aqui. Vai ter um monte de gente que vai me perguntar isso agora também. É. Mô, você me segue? Você me segue? Vai ter. Porque muita gente que começou a me seguir há muito tempo atrás mesmo, bem no início, tá ligado? Quando eu peguei e criei o Instagram. Uhum. Só que eu não usava, tá ligado? Só criei. Só que ah. o Instagram, quando você cria, o Instagram, ele começa a te... É, chegar a notificação pra, pra quem tem seu número, pra quem é, <risos> tem no Facebook, sei lá, tá ligado? Uhum. Aí teve muita gente que começou a me seguir, mas eu não usava, tá ligado? Ou seja, Ai, quando... Aí quando eu peguei pra usar... Hum. Juro pra você, irmão, quando eu falei assim, ah, vou, vou usar o Instagram. Só criei, vou usar agora. Você só começou a usar, você não... Não, eu, no dia eu só criei, tá ligado? Aí ficou. Aí passou, tipo, um ano depois, mais ou menos assim, eu falei, agora eu vou usar o Instagram. Começou a ficar em alta, uh -huh, tá ligado? Uh -huh. na Cara, eu sou, só Twitter. eu sou dessa época aí. Eu sou da época que quase ninguém ligava pro Instagram. E você já usava? Não, eu fiz a mesma coisa que você. Eu criei o Instagram, mas só que eu já fiz diferente, né? Quando eu, quando eu fui criar o meu Instagram, apareceu lá... Seguir todo mundo do seu Facebook, aí eu botei isso e ele seguiu todo mundo, automaticamente. Ah, entendi. Aí, o aí meu... depois que eu vi que o maneiro é não seguir quase ninguém, né? aí eu já tinha... Cara, eu fui, olhar, tipo, eu fui olhar, tipo, eu já tava com uns 800 seguidores, mano, que eu olhei. Aí maneiro. tipo, você sem noção de nada, da parada, hum. você, pô, você não tem cabeça ali. É totalmente diferente o Instagram do Facebook, né, mano? Época, Facebook é o seguinte, o cara te mandou é, a solicitação, você aceita, foi. No ah. Instagram, não. Você segue de volta. Só é. que eu fui seguindo uma galera... Pô, vou começar a seguir a galera. Fui seguindo, seguindo, seguindo. O que aconteceu? Fui bloqueado, pô. Tá Te ligado? Te bloqueou porque você seguiu um monte de gente? É, pô, porque eu fui seguindo... Caralho, Instagram é cheio de graça. Tá ligado? Mano. Aí, pô, aí eu fiquei boladão. Falei, pô, vou usar mais essa porra também, não. Quero saber, Eu não. Já fiquei puta, né? Aí eu falei, beleza. Aí não. passou mais uns meses, eu falei, não, vou usar o Instagram, assim. Aí eu voltei pro Instagram, eu voltei a seguir de novo, uhum. tá ligado? Só que o que acontece? Eu fiquei com medo de, de ficar sendo bloqueado. Falei, e ah, parou... com o tempo eu vou bloqueando, é, vou, vou seguindo a galera. Só que muita dessa galera que tinha me seguido na época, foi passando o tempo e eu não segui, porque, tipo assim, eu, eu não via que uhum. tava ali, tá ligado? Porque Mas eu... também você conhece gente pra caralho, né, Piquitilo? Pô, então, e por isso mesmo, entendeu? Também. Também. Mas por isso que eu tô te falando que eu assustei quando eu peguei pra usar, já tinha mais de 800. Falei, caraca, é. Vou sair aceitando, aceitando, né? Uh -huh. Seguindo todo mundo. Aí que eu fui bloqueado uma vez, filho. Falei, ah, não, mano. Pode crer. Aí eu Pô. larguei. Cara, eu, eu sou um cara que eu comecei a, a, a acompanhar um pouco mais da sua carreira. Depois do, do, do, do daquele clipe que você participou, que eu tava gravando, que foi no aldeia. Sim. E... Mas só que eu não conheço bem a sua história, né, mano? Conta um bem, pouco mais então. da sua história aí. Como é que começou esse, essa parada de, de DJ? se é desde menorzão? Você já queria é. isso ou foi um, algo meio sem querer? Como é que foi essa parada? É, cara, eu vou contar. Foi, tipo assim, quando mais novo eu gostava era de futebol, né, cara? Eu tentava futebol, não gostava Pode muito do, de outras paradas, não. Aí foi em 2000 e 2009, no caso. 2009, eu comecei a, a mexer ali, mas não tinha nada ainda não. Era só um computadorzinho mesmo, em casa, mas mexia. Uhum. Aí, eu não sei se você lembra que na época, começou a rolar uma parada de... uma modinha de estronda. Você lembra disso? O bonde da estronda? Não, é, também, mas tinha uma parada de estronda, tá ligado? Que ah, era um é? estilo que tava rolando ali, um, uma modinha que teve ali. Uhum. Você Aí, foi estronda, cara? Não, cara, deixa eu me defender. <risos> deixa eu me defender. Vai, vai, vai, vai. Aí o... Aí tinha uns amigos meus a criaram um grupo, entendeu? Hum. Aí ele, pô, a gente tá precisando de um DJ e tal. Mas eu ainda não, nunca tinha tocado em evento nem nada, entendeu? Uh -huh. Aí... Pô, meu celular não tá parando, mano. Segura o celular. <risos> <risos> Por favor. Olha só. <risos> Parece que até sabe que tá aqui, né? Não é possível. E olha que não né? ao vivo. É Nossa senhora. Baseado, se vocês quiserem fazer umas fotinhas, fazer umas paradas aí pra ele. Isso. Aí... Aí os caras, pô, você quer, quer, quer ser nosso DJ e tal, né? Falei, pô, vai ser um aprendizado pra mim aí. Vou gerar uma parada por fora uhum. aí. Vamos ver qual é. Aí eu fui, né, com os caras. Aí, de repente, passou a modinha. Foi, foi rápido esse negócio aí, entendeu? Pode crer. É, foi de, sei lá, um, dois anos, assim. Uhum. Que rendeu. Aí os caras falaram, não, vou parar e tal. Aí os caras pararam eu falei, pô, mas vou continuar. Vou levar a minha agora, sozinho. Porque ali eu aproveitei só pra conhecer uma galera nos eventos, entendeu? Porque uhum. eles fechavam os eventos, eu ia só como DJ deles. Mas ali não, ali eu já tava de olho em tudo, já tava... É, pegando contato, nessa entendeu? Nessa época, você tava rodando já para fora de Valença? Ou? Não, não, não. Só, só ia só com eles mesmo. mesmo. Não, não tinha minha parada assim, sozinha ainda, entendeu? Uhum. Mas eu já tava com essa meta, entendeu? Com essa visão já. Uhum. Uhum. Aí, ali para 2011, 2012, assim, aí meio que parou, acabou esse negócio. Aí eu falei, pô, agora eu vou levar minha parada, mano. Vou continuar isso aí, não vou parar, não. Aí, comecei a trampar com umas outras paradas assim, para poder fazer um dinheiro, entendeu? Aí comprei um notebook, comprei uma que A galera praticamente começa assim, né? Começa notebook no coisa, Notebook uma controladora mais baratinha mesmo da época. Aí comecei a fechar num churrasco mais de amigo, mais de coisa assim, até porque eu ainda não tinha muita confiança pra parar, entendeu? Uhum. E é o que tem também, não adianta você querer começar já é. estouradão, que não vai, meu irmão. É. Tem que ir escadinha. Aí fui pegando festinha aqui, festinha ali, coisa pequena mesmo. Fui pegando confiança, a galera foi começando a conhecer legal. Aí. Rapaz, a minha primeira oportunidade mesmo num evento maior foi só 2015, pra você ter ideia. Esse tempo aí eu fui só de festinha pequena e tudo mais, até 2015. Uhum entendeu aí já começou outra parada entendeu ali também já ali que eu comecei a produzir música também que a gente pode entrar nesse assunto depois uhum. mas nesse tempo ali foi tipo o início mesmo entendeu assim onde eu comecei a pegar a ideia de tudo por volta ali de 2015 é de 2010 a 2015 assim que eu ia muito para os eventos ficava de olho entendeu parava do lado de do ficava olhando uhum. perguntava as coisas entendeu uhum. é, isso aí Cara, foi importantíssimo cê, a gente você estava até falando comigo aqui antes de gravar que é algo que se eu tivesse uhum pegado firme mesmo para para divulgar o meu com certeza o meu YouTube ia estar um pouco mais avançado justamente mais. nessa época aí foi a época que eu travei mano 2015 foi eu fui é. eu fui igual a vocês quando foi o primeiro vídeo lá do, dos moleques? cara foi dois, aquele vídeo lá eu acho que eu postei 2012 ou 2011 o um negócio assim então, foi bem lá no meu início, 2012, tipo assim, eu olhava e já tava... Sim. Mas o meu primeiro vídeo, o meu primeiro vídeo que eu fiz, cara, é um vídeo que nem foi pra internet, porque a gente ficou com medo na época. Nós gravamos um vídeo... Não sei se você chegou a ver lá em Valença rodando o DVD da molecada maneira. É da molecada não, da rapaziada maneira. Não, Era eu, não. o Mamaco, o Denilson, o Bode, o Caatinga, que é o Thiago... Não cheguei a ver, não. Tinha mais uma galera reunida. Tipo assim, a gente... Mas Simples... o caso era o quê? Simplesmente era a minha galera que andava, todo mundo andava junto, e eu era o único que andava com a câmera. Eu andava com a câmera e ficava filmando as merdas que a galera fazia, <risos> que já era de lei nós fazer merda. E daí eu fazia um vídeo com isso, depois editava e tal, e na época eu já era ligadão em edição, já era ligadão... Mas em você não postava? Tudo. Na época nem... Então, eu comecei a, a correr atrás do YouTube porque eu queria que mais pessoas visse aquele conteúdo. E eu, aquele conteúdo era um conteúdo que, como que a gente explanava em Valença? A gente fazia vários DVD e explanava em Valença os nossos DVD. E daí teve um que ficou... Esse primeiro DVD ficou tão explanado, mano, que a gente fez muita doideira nele. A gente desde filmou, desde dura, que a, gente, a gente tomando dura. A gente filmou, nós tomando dura. Eu filmei, chamadinho. <risos> mas não foi bem a dura, o policial... Parou, viu que nós tava fazendo zoeira e zoou com nós também. Ah, então aquilo ficou engraçado. E daí mas tinha. Ele, mas o caso. A, a, o enquadro né, a dura foi por causa que vocês estavam fazendo uma, uma beirada? Foi tava, por isso? A gente. Aí tava, ele achou meio estranho. A gente estava né? com um tapete de carro imitando folia de rede de jardim de cima, <risos> pulando folia no meio dos, do, dos bar. Aí os caras depois viram nós descendo o tapete de carro do Anduro e nós. De onde vocês arrumaram esse tapete? Nem eu sei, dona. Tiago, <risos> eu nem lembro. Tinha um tapete de carro lá, né? Catou. E daí o, o, o que mais estourou a nossa zoeira foi que a gente foi. Ainda existe a dona Odete, mano? Existe. Ainda existe ainda. A gente foi lá pra Dona Odete e, tipo. Todo mundo... A, a gente tava zoando pra caramba, aí a dona Dete sempre puta, né? Que a molecada não pode pular, e nós pulava de cabeça, tá zoando. Piscina. Aí teve uma hora lá que ela pirou com a galera e falou, ó, oh, se você pular de piscina, eu vou chamar a polícia. <risos> aí tacaram uma bola, na hora que tacaram a bola, pulou geral. Mano. <risos> mano, eu tenho um vídeo, eu tenho que achar esse vídeo, eu tenho que postar esse vídeo, velho. Eu não postei esse vídeo na época, eu fiquei com medo de dar merda. Mas, Mas tipo, merda imagina então, 50 é. pessoas pulando na, ao mesmo tempo na piscina... Ah, sei lá, na época eu pensava que ela poderia me achar e achar que eu fiz a doideira. Vinha aquilo, mesmo, é, né? É, falei, eu que fiz. Não, eu só tava lá filmando, entendeu? E tipo, muita gente. Isso a gente botou num DVD, esse plano uh -huh. em Valença. E daí começou. Aí nessa época aí, que, vol... que começou o Izon Filmes, foi mais ou menos 2007. E o meu primeiro vídeo. Não, isso foi 2006, entre 2005 e 2006. Meu primeiro vídeo pro YouTube foi em 2007. Então se eu tivesse... Mas só que eu não tinha essa noção, mano, do que é o YouTube. Cara, ninguém tinha. Eu só postava. Pra... Ninguém tinha, cara. Ninguém eu achei, tinha. eu tipo assim, eu postei no... O meu primeiro vídeo eu postei no Orkut. Aí geral, porra, só assim, não sei o que. Aí quando foi caindo aquela é parada do Orkut, eu falei, cara, eu tenho que postar de novo em algum outro lugar para meus amigos. Porque eu morava em São Paulo e eu queria que a galera de Valença visse Isso. a parada antes de eu vir para Valença. Uhum. Falei, cara, tem que ter outro jeito, tem que ter outro jeito. Aí eu saí fazendo Orkut para geral. Ninguém queria fazer... Ninguém queria Aí eu fiz Orkut de todo mundo, ficou aquele orcute fantasma, <risos> e depois que veio, mano, aí depois veio, aí quando eu achei o YouTube, eu não sabia, eu só jogava lá, entendeu? Aí acabou que em 2015 eu tive um problema de saúde, parei, de 2015 eu fui voltar com o YouTube agora, 2020. Então, Caraca. Mas ninguém tinha noção do que o YouTube podia virar. virar. Ninguém tinha noção nessa na época. Pra você ter ideia aí também, na... botar aí 2014, 2015, a internet não era o que é hoje ainda. Não é é muito diferente, mas... tem muito vídeo, que é muito, muita música que eu olho que é estouradaça na época de 2014, ali na época assim, você vai olhar, cara, os 30 milhões, 40 milhões de acessos, é bastante coisa, mas para pra... comparando o que as coisas são estouradas hoje, é muita diferença, muito... uma coisa estoura hoje passa de 100, fácil. É. Entendeu? MC Pose lançou um clipe hoje, daqui a pouco vai dar... Eu <risos> dei o F5 e ele pulou de 2 mil pra 20 mil. <risos> então... Num F5. Hum, é, velho. Matou então, então, né? Eu nossa. com os números dele. Cara, uma parada que a galera... Eu não sei se você com certeza tá ligadão, mas uma parada que a galera naquela época não, nem tinha aqui, a gente nem tinha Spotify, nem tinha como fazer as uhum. streams do som. E agora hoje em dia... Todo mundo já cai ganhando. Às vezes esses sons da, daquela época, não tá nenhum monetizado. Tá não. A maioria não tá. É. Tá lá na rede, milhões, e não tá monetizado. E tá, tá perdendo dinheiro. Exato. É... Cara, e... e Me conta mais um pouco aí, cara, da sua história aí. Depois, depois como é que foi? Depois que você começou já com a parada de DJ, não. saiu dos grupos, e daí... É, no caso aí até 2015 eu peguei, foi o meu primeiro evento mesmo grande no Coroados ali, uhum. é, foi depois do, do, do Imagina Samba, teve um show do Imagina Samba e eu toquei depois. Aí ali foi um, já foi diferente, entendeu? Todo uhum. mundo já começou a olhar diferente, já percebeu, entendeu? Porque eu já era malandro, não era aquele cara que só toca, né? Só toca às vezes a galera nem olha, uhum. toca, é... Se mostra presente, fala bastante no microfone, entendeu? Isso faz uma diferença danada, entendeu? É presença faz de palco. Você, é, pô, entendeu? Toma atenção, tipo assim, não é um CD que tá rolando, é um pendrive que tá, tolo, tá tocando, uhum. entendeu? O cara tem que passar uma visão maneira também ali na frente, entendeu? Senão, Entendi. Agora você falou, presença de palco. Aí isso foi 2015. Aí, exatamente em 2015, eu comecei a, a, a estudar um pouquinho pra para começar a fazer umas músicas, entendeu? Uhum. Tanto que aí foi a primeira música, não sei se já ouviu a Já. Tem... Então, foi a primeira música que eu fiz ali. Foi a primeira e até hoje é considerada, assim, onde eu vou tocar, assim, em qualquer festinha, a galera pede. Pô, toca aquela, a galera pede. É, isso foi em 2015 e eu fiz o clipe dela em 2016, uhum. entendeu? Que é uma música que eu ali de começo e foi muito bom para mim. O pessoal já começou a olhar diferente, já não olhava só como um DJ e falava, pô, cara, tem clipe, tem tudo. Na época... Pra, pra interior é muita coisa, entendeu? Uhum. Aí... Já vem mais pique-dênis. É, é, pô, ela é, tem deu, essa pegada, deu, entendeu? Deu essa, pegada. Ela, essa, essa música tem essa pegada. E o Eu Dei foi exatamente dali pra frente o funk começou a mudar muito. Uhum. Dali pra frente o funk deixou um pouco de ser mais. É, menos começou a ter menos batida eletrônica, tá ligado? Uhum. Aquelas batidas tava muito. eletrônica e agora já não tem mais isso. Tá totalmente diferente. É, entendeu? o funk. O funk de, de 2010 até 2020, eu acho que ele mudou umas 5, 6 vezes. Nossa, hein, mudou cara. muito. Ele foi pra um funk mais eletrônico, depois para um funk mais ostentação. Aí o proibidão sempre andou ali, a putaria sempre andou ali junto também. Aí veio o 150. E se, sempre tem aquele funk ali, que por exemplo, o funk consciente, o funk é, ostentação, gosto falando, são funk que sempre andavam ali de lado. Uhum. O ostentação ainda teve um, uma pegada mais... É, me fala... Teve uma ascensão melhor, né? Mais ampla. Né? É. Agora o consciente não, ele tá sempre ali. Tá tipo, ele não passa de, de moda nunca. Mas ele uhum. tá sempre ali, mas também não pega aquele auge dele, entendeu? É sempre algum tipo de funk que tá vindo... Igual aí, veio 150. Aí depois virou 170. Entendeu? Agora tá voltando 130 de novo, o BPM tipo e o sempre tá eu acho ele muito mais gostoso muito agora. Melhor. Antes eu, sempre eu, preferi antes também, eu não assim, parava é. pra prestar Aí. tanta atenção nele. Agora, teve, tem, tem baile aqui. Teve um baile que eu tava tirando foto, que eu até já falei em um podcast isso. falei Eu acho que foi até no podcast do GD. Eu tava lá, barulhada no meu ouvido, eu já tava estressado. Do nada, chegou o DJ 2D. Falou, rapaziada, vamos acalmar os ânimos. E... Tu, Botou no 130. Botou no 130. No 130, um baile que já tava no 160 e blau, A galera, já, galera tá... já tava maluca, filho. Eu falei, caralho, <risos> o sol tá muito rápido. Aí, deu aquela caída. Na hora que deu aquela caída, você vê que todo bale acalma. Todo mundo acalmou uhum. na hora. E você teve alguma dificuldade nessa... Pra mudar, sim. N nesse... Todas essas mudanças que o funk teve, ou você sempre procurou ali se adaptar Cara, e embora Então, eu sempre consegui é, entrar ali nessa, nessa situação. Tipo, ah, mudou? Vamos lá, pô. Vamos lá, Porque beleza. teve DJ, teve DJs que ainda re tem, relutaram. relutaram Não, tem vários que, fi que e foram ficar para as redes, né? Reclamar dos 150. Tal. A maioria, a maioria foi. E tem muitos que reclamam ainda. Reclamam ainda, entendeu? Uhum. Igual o Cabide. Cabide ficou boladão. Aí <risos> é, vai ver, as, vai ver os que ele, as coisas que ele lançou. Agora hoje. ele tá lançando. No Spotify, né? Tipo, hum. pode achar ruim, mano. Mas, tipo assim, é momento. Se, ou você tá no momento, ou você entra no momento da parada ali. Ou você fica não Fica pra entra, trás, mano. mano. É. É. Fica pra trás, pô. Exato. Viu? O, e daí, acabou que ele virou até meme, né? <risos> Entre os DJs. O DJ fazendo zoeiro. O DJ Sim. não, foi o... Foi o um Gorila, né? Foi um Gorila. Você lembra? Fez até, pô, Fez até uma música que estourou e falou... E pô, aí, capite! <risos> 150! Zoeira, zoeira, zoeira. Ai, cara, muito mas, ah, mas, meu mano, e daí... Vambora, na sua história. Eu então, aí, aí. aí eu entrei na área mais de, de produção, né? De, uh -huh. de produção composição também, porque eu sempre me preocupei nas coisas que eu fizesse sempre serem minhas, tá ligado? Uh -huh. Tipo assim, não ser uma coisa que eu... Mano, eu dou duro pra caramba com a parada, estudo, estudo a parada aqui pra caramba. É, tudo que tem pra aprender na internet, eu aprendo, tá ligado? Ah, vai, é, curso de não sei o que, vai ter, é, três dias de aula de não sei o que. Eu, eu vou, mano, matrículo na parada e faço. <risos> tá igual entendeu? eu. Aí, pô, eu dou duro pra caramba na parada, pra fazer o um negócio acontecer. e o negócio acontece e a música não é minha, imagina. Aí, pô, não é. rende. Aí daqui a pouco, adianta nada. É. Pô, estourei uma música. Aí, ah, é? ficou rico? Não, Ganhou é. alguma coisa? Não. É. Eu, já, eu já faço a parada pensando, tipo assim, é, uhum. eu sei que é muito mais é difícil pra caramba você ser, entre aspas, é, artista independente, que, que, que se chama, né? Uhum. Quando você não tem uma gravadora nem nada assim do tipo, uhum. é muito mais difícil. Só que aquilo também, se você der certo, é uma mina de ouro, meu amigo. Mas você acha que hoje em dia, com toda a tecnologia que tá aí ao nosso, ao, ao nosso favor, muito favorável, você acha que ainda a gente precisa de gravadoras? Não, não. Nenhuma, né? Não precisa. Nenhuma. Não precisa mesmo. Até porque hoje um cara com... Sendo sincero, um cara com notebook na mão. Tem gente, Eu conheço gente que grava com celular. Com um celular um... na mão, mas um cara com notebook na mão, com, com uma caixinha de referência, e com um celular pica para fazer uma divulgação, para fazer umas imagens, já. E o cara... Treinando bem a parada é... ali, o cara consegue fazer alguma coisa. Se for curioso entrar no YouTube procurar saber, filho. Exatamente. O que, mata, o que mata é que muita gente, a maioria dos DJs de... Eu não sei se eu posso falar de hoje, assim, de... Já é de bem tempo que é assim, mas agora tá muito mais assim, desse jeito. É, os DJs, eles começam já, é, como é que fala? Sem se preocupar em, em aprender nada. Entendeu? Ah. Só, é, já vamos lá, beleza, vamos lá postar qualquer coisa no YouTube e vamos. Uhum, então, uhum, não uhum. passa o processo da parada ali de querer aprender, de, pô, vou estudar esse programa aqui e tal. O cara já quer sair lançando e, e já quer Exato. que o resultado seja semana que vem. Deu? Já... Dentro, dentro desse assunto polêmico, eu ia te perguntar isso. Que você acha aí, né, da, da ascensão que tem tomada as DJs, né? sei, Porque... seja já é outra coisa mais polêmica, né, cara? Porque, cara, cara a, a, eu já vi, eu já vi no no Facebook uma que tava batendo na mesa. Não tava batendo nenhum <risos> botão. Tá ligado? Não sei se vocês já viram isso. E depois, depois até um amigo começou a trabalhar ela, tal, botou ela numa aulinha tal para aprender mais. Sim. Mas já teve também, a DJ, DJ de ouvir a menina Pô, vendendo a imagem. Não vendendo Exatamente. o talento. É Tipo, questão de... de, de igual o que você quer dizer. Que às vezes o DJ chega no evento, ele já tem o set pronto. Ele não precisa mexer em nada. Isso tem muito. Não é só DJ mulher, não. Mas com as mulheres ficou um pouco mais manjado, né, cara? Porque é o seguinte, os caras é, que, que trabalham muito assim... Com sete, pronto. O cara já vai com uma hora pronto na parada ali, só finge que tá mexendo. Isso tem muito. Tem isso, cara. Tem muito, mano. Tem muito. Tem <risos> isso. Tem muito. Caraca, Tem né, alguns eu não amigos caminou. também. Oh. Não... <risos> manda um o alô, manda um alô, manda um alô. Manda um alô. Já alô. alô. Não, o não, corte, não. É um corte, é um <risos> corte. Treta news. Vai pro treta news. Caraca. Tem, cara, tem. Tem uns que, eu... que a gente chega e vê, cara, caraca. É foda, Tem é sim. F... Aí, cara, isso é muito ruim, sabe porque Não só ruim. É... O cara fica acomodado a fazer aquilo e é, é ruim pra ele e pro evento, o seguinte. Às vezes o cara pega pra fazer isso, aí às vezes tocou uhum. um DJ antes dele. O cara tocou uma, um monte de música e às vezes ele tá no, no set dele ali de tocar. Ele vai tocar a mesma coisa. Vai tocar, Eu, ele não tem aquele negócio de, pô, o cara tocou, então não vou tocar não. Vou mudar aqui um, tá ligado? Uhum. Por mais que ele tenha o certo, o cara tem já uma, algumas na cabeça, que esse é o lógico. Uhum. Aí o cara vai muito pelo ambiente, pô. Se aquele estilo de funk ali tá rendendo, vambora. Entendeu? Mas se o cara vai com o set pronto, se a galera não tiver curtindo, aí tá enrolado. É, mas, mas o foda é que é, o set pronto, além do cara tocar todo o baile a mesma coisa às vezes, tem aquilo, né, velho? Meio que desvaloriza o, o trabalho do outro profissional que tá ali fazendo a parada de verdade. Exatamente. Né? Isso que eu tô dizendo, aí, atrapalha o dele e atrapalha o outro também, entendeu? É. Que às vezes é o seguinte: é, o cara que tocou. Fala rapaziada, tamo voltando aqui de mais um corte, vou até botar o óculos aqui para esconder a lata né, tá ligado Esse né? óculos é novo né, tá, ah. tá brilhando ainda tá Ah, esse Ai. daqui rapaz, depois que veio pandemia, aí você faz a conta no Mercado Livre Já era Comprei a 25 reais, bom, tá bom demais, <risos> bom demais Tá dando tá bom, bom, demais. Né? bom demais e aí, rapaziada, estamos voltando aqui, vamos para aquele corte, o corte que é para lembrar vocês de se inscreverem no um canal, deixar a likezada, deixar o comentário, compartilhar para o amigo que gosta de podcast, manda aí para os DJs, para a rapaziada que gosta de uma balada também, e dá aquela fortalecida marota. E você que quer ver esse podcast aqui online, quer ajudar a gente, aí na descrição tem o nosso apoia -se. Só você chegar aí, nosso link do PayPal, só dá aquela jogada lá, qualquer quantia já fortalece bastante o nosso canal e o nosso corre aqui. Valeu? E Isso aí, aí. Piquitito? Cara, e o, e o lance do seu YouTube, mano? O seu YouTube veio crescendo, veio crescendo. Né, cara? Graças a Deus, mano. Cara, a questão do YouTube foi uma parada muito louca, uma ideia muito diferente que eu tive na época, assim, que eu achei que... Que deu uma reviravolta maneira, entendeu? Uhum. Porque querendo, eu nunca fui de dar muito. Muito. Não é muita ideia, não. Muito, tanta atenção assim no canal, entendeu? Uhum. Porque eu tinha, mas eu só postava as minhas músicas autorais, no caso. E, e por mais que, que você seja um cara que tem que fazer música direto, é difícil pra você sozinho estar. Tá... Sempre atualizando, toda semana fazendo música nova, cartaz, é, não sei o que, é, fly, a parada toda. Você não consegue, entendeu? Você sozinho é difícil manter essa frequência toda. Aí eu falo, cara, como é que eu vou subir isso aí? Preciso dar uma melhorada nisso aí. Aí eu fui uma, na, na ideia de, ao contrário de que todo mundo ia. Todo mundo ia no quê? No funk proibidão, é o funk é. putaria. É isso que o livro tá rolando. Beleza. Isso aí, mano, vai ter, vai ter sempre, rola. Beleza, nos bailezinhos, é uma coisa. Agora no YouTube, mano, é o seguinte: tem gente que gosta de funk, mas tem gente que não gosta de putaria, não, pô. Tem gente que Exato. quer escutar um funkzinho num churrasco, Churrasque. com família, que achou é é com isso. os amigos e não quer ouvir umas paradas diferentes. Aí, eu, aí, cara, eu sempre tinha dificuldade de achar músicas na versão light. Porque os caras, tipo assim, os MC não estão ligando pra nada, não. O cara faz a, a música dele ali. Se estourar ou não, mano. É ele isso quer aí. que estoura Acabou. na putaria é, e depois. que estourar, ele faz a live. Mas mano. os caras não estão nem ligando pra fazer mais, não. Chegou um tempo que os caras já não estavam nem fazendo tô mais. mais não, Estourou, né? mano? Foda e aí. Quer botar isso aí na rádio? Bota, mano. Se não quiser também. Ele que cancele lá é. a parte que eu falo merda. Exatamente. E vai aí o que, que eu comecei a fazer? É... Falei, pô, cara, se eu já estou em maior dificuldade, eu tenho que perder tempo editando essas músicas pra poder tocar em certos lugares. Tinha certo lugar que eu não podia tocar. Pô, eu tô perdendo o maior tempo aqui editando, fazendo uma parada legal aqui pra poder eu usar no, nos eventos também aqui. Uhum. Falei, pô, e se eu começar a, a compartilhar isso também pros outros DJs, tá ligado? Uhum. Do mesmo jeito que eu procuro, procurava pra caramba e agora eu tô tendo o que fazer, os outros tudo vão procurar também, pô. Esse é. foi o lance, tá ligado? Falei, pô, todo mundo indo pra putaria. aí. É. Falei, pô, vou jogar o contrário. Não deu outra, irmão. Eu pulei de, de um ano pro outro, de acho que de 10 mil, não foi, Dudu? Foi de 10 para 60 mil, se não me engano, assim, de inscritos de E, pô, e mensagem de direito todo dia. Pô, irmão, não para não. Continua lançando essa aí que não sei o quê. De repente a galera já começou a ficar um, um pouco mais enjoada, entendeu? Tipo assim, passa seu WhatsApp. Pô, é, <risos> para poder já é apagar? Foi... Não, tipo assim, podia fazer dessa versão aqui, né? Podia ser dessa música aqui. O que já começou a pedir muito, entendeu? Ah, é. já, pa... já, já passou do, do uma, da fase que, tipo assim, eu escolhi a música que eu fazia, que eu falo pô, essa música aqui vai, vai tocar bastante, então eu vou fazer dela. Passou disso pra galera pedindo. Tipo, pô, você podia fazer dessa, hein? Podia fazer daquela, entendeu? Vale <risos> a pena lembrar também que ficamos agarrados aí uns 6 anos, 7, só 500 inscritos. Foi um tempão, mano. Foi assim, no, nos primeiros... E só postando. Não, então, é... No, o primeiro ano ali meu, assim... Eu digo o primeiro ano que com a música de, de, da Flamengo e uhum. 2015 no caso. 2015 pra 16 ali, aí eu tive uns de 300 a 500 inscritos assim no canal por causa do clipe. Entendeu? Uhum. Aí que deu uma, deu uma levantada. Foi o primeiro também, todo mundo aquela curiosidade, né? Deu uhum. uma parada de, de início assim. Aí, depois disso, estagnou. Ficou naquela. Entendeu? Aí foi pra 2017, pra 2018, assim, mais ou menos, eu já tive essa ideia. Eu falei, pô, vou começar a fazer isso. E comecei a ter mais músicas minhas, comecei a, a, a trampar mais com produção, entendeu? Mano. Aí, ou seja, começou a vir muito conteúdo pro canal, uhum. entendeu? E os DJs tudo chegando. De repente chegou, não só os DJs, eu, eu achei que só praticamente só ia chegar os DJs, mas começou a chegar muita gente. E, e, cara, e os comentários são os melhores, mano. Tem, eu tô quase fazendo, tipo, uma brincadeirinha, tipo, um quadro no meu Instagram, tipo, toda terça é ler os comentários. Cê tem, lê meu canal É maneiro, mano, cara. Tem um que fala Isso assim, Isso é legal que você vai tem, interagir. Cara, tem, ali, é muito né? engraçado, mano. Tem uns que, que são tipo assim, pra você ter ideia. Essa aí dá pra tocar até na igreja. É daí pra cima, tá ligado? <risos> cara, é cada um comédia, mano. Caramba, que top. Cara, e. E o bom agora é que você tá com a ferramenta boa aí na sua mão pra você. Começar a lançar uns feats, começar Sim. a lançar umas paradas, você já é, tem cara, alguns gente, projetos assim... Gente... O fato de eu, de eu ter feito isso, eu meio que montei uma playlist dentro do meu canal, tipo, playlist uh -huh. de funk light. Não é porque eu passe... comecei a fazer isso e larguei minha parada, não. Uma coisa é uma, uma playlist minha dentro do canal, uh -huh. e outra coisa são as minhas músicas autorais, entendeu? Uh -huh. Mas o fato das músicas é... da playlist estarem subindo, elas também passa em, é, a recomendar minhas músicas autorais. É. E eu comecei a ter crescimento nelas também, entendeu? Uhum. Isso que foi o bom. E playlist, hoje em dia, é uma ferramenta pesada. Demais. Não só pra você divulgar, mas também pra você ganhar um, um troco. Demais também. Porque... Tipo assim, a, a minha playlist do, do YouTube, ela não, não, não, faz, não tá adiantando tanto assim. Tanto que eu digo financeiramente, entendeu? Ela faz... É, a do Spotify, sim. Que a parada no Spotify é totalmente diferente no YouTube. Você já estudou alguma coisa sobre o Spotify? Algo assim? Então, cara, eu sei bem pouco do Spotify, mas agora, no, no, no meio da pandemia, quando eu comecei a fazer as, uhum. os sons, comecei a soltar os meus beats, quando eu soltei o, o Tons Music, não sei se você chegou a ver o primeiro Tons Music, que é o Tons Music do Porra, Porra, peraí. Tá foda. A cerveja tá meio quente, né? <risos> Aí, eu junto com um parceiro meu lá, lá, lá do Rio, não sei se você chegou a ver também o clipe dele que nós fizemos no meio da pandemia também, que é o Andil Ramos. Aquele do centa, centa, centa, sabe, sabe qual é? Sei quem é ele, sei. Então, aí eu, através do clipe dele, ele me ensinou algumas, algumas manhas de divulgação e uma das manhas de divulgação era o lance dessa playlist. Então, a gente procurava Isso dentro do de outros... YouTube que você tá falando. Tanto dentro do YouTube, quanto dentro do Spotify. Sim. No Spotify eu não fiz, mas ele, ele já faz isso bastante. Tipo de ir lá, ver é o que é um dono, de, né? E desenrolar para colocar lá na, na playlist. É uma das formas de divulgação. É Sim. uma das formas que você pode usar no marketing digital. Fora... As outras formas que tem, tanto do Facebook Business, do Google Ads e tal. É, porque tem a playlist é o seguinte, uma coisa é o seu conteúdo no seu canal, no seu perfil do Spotify. Uma coisa é o seu conteúdo, outra coisa é uma playlist. A playlist, querendo ou não, ela, ela leva pessoa um público que também não é só o seu público. Uma coisa, a pessoa que vai ouvir, vai lá no seu conteúdo, é um público seu, que você já tem. Agora uma pessoa nova, ela vem pra uma playlist, ouviu uma outra coisa, e ela acaba descobrindo a sua também. Essa é a diferença da playlist pro é conteúdo normal. Bom demais, que é um público que você não tinha, você passa a ter também. A pessoa não veio por você porque ela não te conhecia, mas agora ela te conhece. É diferente. E às vezes a playlist também, tipo, tem muita gente. Eu sou um que agora eu tô usando muito playlist, que às vezes eu boto só pra rolar lá, a gente tá aqui de resenha aqui na mesa. Uhum. Que essa mesa serve tanto para podcast quanto para qualquer outro tipo de resenha. <risos> tá valendo. Então, às vezes eu boto para rolar lá, deixo uma playlist rolando. E às vezes a gente descobre sons sons que a gente não escutou ainda. Pura Até ela, som né? antigo, quando eu boto lá. É, hip Hop anos 90. Parece um 2000, som e falo, que som é esse? Só clássico. Aí eu, pô, nunca ouvi. Então vem através da, da, da, da playlist. Mas você costuma fazer esse trampo também de de divulgar os sons de outros artistas na sua playlist, artistas que às vezes vem pagando pra você divulgar, ou você só divulga ali as que você realmente en... gosta? É, então, no começo eu até pensei, comecei a fazer isso, mas eu não, não tava gostando muito disso não, entendeu? Porque o fato de você receber por aquilo ali, normalmente não é um conteúdo muito bacana às vezes, entendeu? Uhum. Às vezes você, ou você tá pelo dinheiro ali da parada, ou você tá pelo conteúdo, uhum. entendeu? Se você pegar o dinheiro ali na hora por um conteúdo que não é tão bom assim, Pode acontecer que você perder público. É, mas é isso. Mas é, tipo assim, os que, eu, os que eu tive contato, os caras tinham tipo uma curadoria, sabe? Que aí seu som tem que passar não. naquela parada. Não, sim, pô. Tipo, eles botam. Ah, tem lá uns cinco malucos que escutam o som. Sim, sim. Se os cinco gostar, o seu som entra. Aí Entendi. tu vai e paga pra ele botar seu som lá. Se ele não gostar, irmão. Sim. Sim. Paciência, vai faz outro som aí na, na próxima vez. Sim. Pelo menos os que eu consegui pôr foi assim, entendeu? Entendi. Aí o que eu tava explicando, a diferença do Spotify pro YouTube é muito grande, que é o seguinte. No YouTube, hum. você às vezes você faz uma pesquisa, você quer ouvir uma, uma, alguma coisa. Especificamente, você vai exatamente na pesquisa e vai naquilo ouvir. Uhum. Tipo, eu quero ouvir o clipe aqui e tal. Você já uhum. vai lá pesquisando e já vai no clipe. Uhum. É, e... E querendo ou não, o YouTube vai te ir repassando depois ali as próximas, normalmente, o que você já está acostumado a ouvir. Né? Ou ele vai indicando uma coisa relacionada àquilo que você está vendo, uhum. correto? No Spotify, no Spotify, não. No Spotify é muito difícil a pessoa aí, exemplo, no, no, no perfil ali da pessoa ouvir as música lá. Entendeu? Normalmente as pessoas têm tudo playlist. Ou elas têm a própria playlist delas, que ela fica adicionando, ou elas vão numa playlist. Exemplo, ah, agora eu quero ouvir aqui. Igual é... você falou, hip hop antigo. Aí o cara vai lá, hip hop antigo, Houve uma playlist. Aí dentro dessa playlist, tem os hip hop antigos, e tem as músicas de um outra galera também que entra ali. Uhum. Que aí entra essa, esse dinheiro por fora que a galera entra nessas playlists, entendeu? É, é isso que conta. Mas eu tô dizendo, no, no Spotify, a parada é mais playlist do que o perfil o da pessoa. Som, o YouTube o... já é uma parada mais específica, tá ligado? É muita diferença. Aí, por isso que eu te falei que eu tava é, dando um... É, uma atenção a mais é no Spotify, por isso, entendeu? Porque os meus números no Spotify estavam muito fracos ainda. Entendeu? Eu falei, pô, preciso dar uma crescida no Spotify. O que, que eu preciso fazer? Aí estudei a parada, vi tudo, a questão das playlists, como é que funciona e tudo mais. Aí eu falei, pô, e o pessoal cobra pra você colocar sua música cobra. nas playlists. E igual você explicou, não é qualquer música que entra também. Não, não é. O cara, eu não tô dizendo nem nas playlists é, do próprio Spotify não, entendeu? A playlist de ouvintes. No caso, o cara que criou ali... E botam as músicas que ele quer. Então, é... Aí a parada do Spotify ali, hum. que... Eu já cheguei até a pagar um, uma playlist ali um tempo atrás. Assim, pouco. Só pra ver como é que era mesmo. Pra ter a uhum. experiência ali de como funciona. Paguei pra botar uma música minha. É, uma música de brega funk, pra você ter ideia. Aí eu entrei numa playlist de brega funk de um, de um cara que, que conheci no Instagram. Aí... A música... Bastante ouvinte. Entendeu? Tipo assim... Além do normal, que é o meu, tá ligado? por ter entrado na playlist dele, que é uma playlist conhecida dentro do Spotify, começou a subir a música. Aí, entre aspas, aí a música começou é, a subir ali, o Spotify, o algoritmo do Spotify, que ele que joga para outras playlists. entendeu? Uhum. Tipo assim, igual, a maioria dos ouvintes que eu tinha nessa parte, nessa, parte, não, nessa playlist, eram de Recife, é, entendeu? Mas do norte, nordeste, para cima. Não. Aí o próprio Spotify joga. Aí o Spotify me jogou para dentro de uma playlist viral de Recife. Tá ligado? Caralho. Tipo assim, mais tocada de recife. Aí uma, a música é por mim. Mas por tá o playlist, algoritmo a gente te ajuda. Jogou a ganhar. por lá. Entendeu? Ou seja, você por ter entrado numa coisa, você acabou entrando numa outra. Mania. Mas eu sozinho não entraria lá, entendeu? Uhum. É, basicamente, é basicamente isso que eu tento passar pros artistas que vêm aqui fazer som. Que eu falo, galera, vocês, tipo, aqui eu não sei se lá o pessoal tem essa mania também. A, a galera acha que é só postar. Eu falo, cara, não só aposta. Se Foi você fizer o um mínimo do marketing digital do som, você vai alcançar alguma coisa a mais, né, cara? Então, essa é, esse é o mais importante, né? O cara fazer o um minimozinho ali, te pagar... Pô, você vê, você pagou uma, uma... Cara... Eu, eu, eu paguei só pra fazer o teste da parada Só pra ver como é que... Ai, será que funciona mesmo? Vamos ver Mas tipo, lógico que se eu fizesse isso E a música não tivesse uma qualidade legal Primeiro que ela não ia ser aceita É. E segunda que, é que as próprio... pessoas iam fazer o seguinte O próprio Spotify você sabe que nem cai lá, né? Não, não, não, cai sim, pô Cai, cai então, tipo com assim, qualidade ruim? Não, pô Tipo assim <risos> então, <risos> Não, o tá que eu falando, quis dizer é o seguinte ruim não Eu não, não quis dizer a qualidade ruim Eu quis dizer a... o conteúdo da música ruim Ah, tá tá, não, não, sim porque não é nem que cai lá, não, você não consegue nem passar pela distribuidora. Se é. o conteúdo não tiver é. uma qualidade mínima que eles Masterizadinho, pedem... Masterizadinho e tal, bonitinho. Você não consegue nem passar por ela. Aí... Aí, pô, aí que eu tive a visão. Falei assim, cara, essa é a visão, a playlist. Só que é o seguinte, eu não vou ter dinheiro pra ficar pagando playlist pra ficar subindo música minha, não. Senão o que vai acontecer é o seguinte, eu vou gastar dinheiro com uma coisa, eu vou continuar ganhando, mas vai ficar aquele ali, tá ligado? Eu vou ganhar aqui, isso aqui e ficar rodando aqui. Eu tenho que ser dono de uma playlist. Eu tenho que fazer uma playlist em mim acontecer. É. Tá ligado? Essa é a visão, ao invés de você ficar Essa naquela é de. Pô, vou, vou entrar numa playlist, sei o quê. Mano, faz a sua vida. Olha, virar. ele tá vendendo de graça pra você. Ah, rapaz, pô, tô vendendo aula aqui, mano. <risos> você tá dando rapaziada. workshop pra pô, rapaziada. Três dias aprendendo as paradas, já. Mano, tô largando não, aqui em dez minutos. Adianta, mas não adianta. Sabe o <risos> que não adianta? Porque você, igual eu, você é curioso, você tem força de vontade, você vai atrás. Tem muita gente que tá ali, ó, com o celular na mão, mas não, não abre cara, o YouTube isso pra cinco, procurar até saber cinco... como é que é a parada, Mano, há cinco anos atrás, nego, não tinha é, nada de, de conteúdo pra, pra você estudar, aprender, uh -huh. nada. Hoje, mano, tudo livre, cara. Só Pô, não aprende só hoje pandemia, as paradas. Só não busca mesmo. aprendizado hoje quem não quer, só não... Ó, só que nessa isso? pandemia, o que saiu de videoaula, o que saiu de Cadê workshop... Deus. Eu mesmo, eu comprei... Eu comprei umas duas só de masterização. Pra eu aprender a masterizar, mixar e masterizar tudo no FL, deixar tudo... Aí eu peguei uma outra, eu peguei uma que era assim, eu peguei um outro que o cara, o comercial do cara era muito bom. Ele aparecia falando assim, é... Você mexe com o som e tal, não sei o que, não sei o lá, mas você não tem um monitor de áudio? Pô, eu vou te ensinar a técnica certa para". Eu falei, filho da puta, <risos> vou comprar. Trinta reais, vou comprar. Aí eu comprei Ai, lá caramba. só pra eu aprender a... Aí eu aprendi um pouco mais é, da teoria da parada, né? Não muito ali na, na prática, eu tava falando é, os tons, até onde que eu tinha que ir, até onde Sim. que não pode ir, achar tal frequência, pra, as escalas tirar básica, uma frequência, escala, tal, não sei o quê. Então eu comecei a aprender um pouco mais disso, mas todos os meus... Eu não sei você, mas todos os meus, meus vídeo-aula que eu, que eu comprei ali, eu não vi nenhum até o final, mas... <risos> Mas tô estudando, tô estudando. <risos> cara, mas, mas estudando. são, ah, são vídeo-aulas. Vídeo-aulas eu acho mais fácil, cara. Você acompanha, é. eu, tenho, eu tenho problema pra ler. Sempre tive problema pra ler. Eu não, não, não. consigo, eu perco o foco rápido. Eu perco rápido o foco não. também, mano. Pra mim tem que, for... vídeo. É, vídeo, tem que ser vídeo. Vídeo, vídeo eu consigo assistir. Beleza. Mas tem que toda hora parar também. Para aqui, faça é. uma coisa. É difícil assistir um vídeo direto. É muito difícil, não. cara. Pra você entrar a parada na cabeça mesmo, tem que ser aos pouquinhos, ver de novo. É. Tá ligado? Tem que ser assim. Não, tem um ali que eu comprei que é só sobre... Só sobre marketing digital, só a parte de marketing, só a parte de. como é que fala? Só a parte ali de, do, do, de como impulsionar tudo da forma certa, criar público, não sei o que. Aí são 120 aulas, mano. cada aula tem uma hora e brau. Então <risos> eu ainda não vi essa parte, eu vi poucas aulas dessa. Mas assim, tem muito conteúdo pra aprender, tem muito conteúdo pra pôr pra fora. Só que tem hora que eu fico maluco. Que eu fico aqui nesse estúdio. Por isso, até que eu criei o um podcast. Criei as paradas pra começar a fazer alguma coisa minha. Porque eu fico maluco. Fico só jogando informação pra dentro da minha mente, só jogando informação. E não tira nada? Eu jogo né? pra fora, eu fico, Caralho, eu fico maluco, entendeu? agora, eu tô ali no meu computador, eu devo ter uma base aí de umas 25 músicas de 25 artistas diferentes. E que Como tá assim? todo mundo espalhado por aí pelo mundo, <risos> entendeu? E o som tá ali, <risos> som guardado, tá ali. eu tô doido pra postar, tô doido <risos> pra soltar, mas tem tudo aquilo que eu aprendi que eu não posso ir ao... de contra isso. Eu tenho que fazer uhum. o marketing digital de todo mundo, eu tenho que soltar da forma certa, mas só que aí bate... Você naquilo... tá fazendo a parte de distribuição de música pro pessoal ou não, né? A parte de distribuição, eu faço tudo, mano. Tá eu faço tá desde, o... desde a produção, videoclipe, distribuição... Todas as lojas, sai tudo, sobe, a gente raya, racha os royalties, ah, Pô, é Deus, entendeu? Mas eu... A gente tem que fechar um clube junto mesmo... aí, eu tô, Pô, cara, eu demorou, tô, com uma, tô com uma música aí para mexer aí. Cara, mexer, não, já comecei, mano, fala tu, Piano. Na hora que acabar aqui o podcast, eu vou te mostrar... Não vou divulgar as faradas não, mas... Não, eu sei que com certeza você tá igual eu, lotar de coisa e, no computador. E, tipo assim, mas essa, é que acontece? É, eu não quis terminar. Ah, vou fazer isso aqui agora, rápido. Não. Falei, uhum. vai passando. Eu tenho um monte de projeto. Tem projeto dos outros. Projeto dos outros pra terminar. Um, mais música dos outros. Terminei. Só que eu falei assim: tem gente procurando, aí ah, vamos produzir tal. Eu falei, não, mano, agora eu tenho que terminar uma parada aqui. É. Agora é atenção nessa parada aqui. Eu vou terminar ela. Terminar ela e depois eu volto para outras paradas, entendeu? Uhum. Mas ela tem que, tá, tem que sair do papel, mano. Tá Mas, ligado? cara, eu. Sai te... do papel, entre Já tá assim, redondinho. É. Tá ligado? Eu, eu tenho muita coisa no papel. Igual eu tenho ali um. um eu acho que ali. a gente pegasse uma parada junto que a gente é cabeça, mano. Mano. Cabeça eu... que eu digo assim, é. É esforçado. É, mano. Isso aí. A gente tá entendeu? correndo atrás. Tipo, por mais. Por mais que não pareça, eu tô correndo atrás pra caramba. Eu tô com um som ali, cara, que eu tô procurando um. Eu tô procurando um, alguém pra fazer um fit com esse artista. Um artista daqui da, da FIMA, que a gente tem uma base de uns 4, uns 5 artistas aqui, uhum. né, aqui na, na, na empresa. Só que tudo novo, tudo novo. A galera que tinha antes, mano, saiu é geral. Saiu é geral, cada um, cada um com seus problemas. Mas tô com vários artistas ali e tem um ali que é a sua cara, mano. É um feat, é um som que já tá produzido eu, eu só preciso Alguém pra botar a cara e gravar o clipe Com o cara, você vai gostar mano. Vai mostrar parada... depois Nossa, <risos> parada top, já tem o roteiro Já tem tudo, eu já, eu já falei ver. com Uns cinco ser DJ Mas tá todo mundo de, de quarentena ainda Ninguém quer sair pra fora Eu falei, irmão Nego de 18, 19 anos Já tá tomando vacina, pra mim isso aí já acabou então... Eu tomei as duas doses é, Eu também, filho Graças Quem tomou Deus. vacina? tá em casa, irmão? E você que ainda não tomou pô. vacina, hein? Pelo amor de Deus, hein? Vamos tomar isso aí, meu irmão. É, ó, e tu que tomou, vai trabalhar, meu filho. Vai trabalhar <risos> porque o mundo tá rodando, é. só tu que tá parado. Vamos rodar dinheiro aí porque eu também é. tô precisando. É, pô, tem que botar esse dinheiro. Vamos fazer esse dinheiro chegar tem até Vou botar esse dinheiro pra, pra, pra rodar aí, mano. <risos> Cara, então tem muito fit, muita parada boa pra mim. E falando nisso, fala, fala aí dos seus projetos futuros, se tem uns projetos futuros aí em mente que você pode falar, Ué, deixar né? só... Jogar uma é, então, até. esse aí que eu falei, comentei agora, né? Que eu tô com a musiquinha que eu tô doido pra tirar ela já do, do papel. Já tá o instrumental toda pronta, a letra pronta. No caso, só falta eu marcar a gravação da voz e tal. Vou falar que não, mas... Uhum. E você, <risos> Essa... você tá trampando ainda mais em cima do 130, 150? Vai vi... Tem um trap vindo aí? Tem um é, vindo entendi. aí? Então, eu gosto um de variar bastante, e... né? Como eu te falei, eu tenho... Porque além de você fazer a parada, você tem um aprendizado também, né, cara? Nas uhum. outras áreas. É, tem uma galera que eu tenho produzido no Trap, eu ainda não fiz nada meu no Trap. meu mesmo, assim, nada não fiz ainda não, entendeu? Uhum. Mas eu tô aproveitando pra aprender junto com essa galera que tá indo produzir comigo. E levando esse aprendizado pra daqui a pouco também fazer uma parada minha, entendeu? Entendi. Não fazer uma parada minha de qualquer jeito. Pô. A gente vai treinando e... E, e colocando um projeto da, dos caras pra frente com o tempo também. Que você vai... Que uhum. quando você tá... É, não é muito ambienta ambientado naquela área ali, você precisa de mais tempo, entendeu? Tipo, uhum. no lado na área do funkzinho ali mesmo, eu consigo fazer tranquilo, em um pouco tempo. O cara vai gravar comigo lá, em pouco tempo eu entrego. Agora, nessa outra área, já precisa de mais tempo, entendeu? Aí, aí por isso que eu tô um pouco mais, tô nessa de, de aprender um pouquinho mais no, no trap ainda, pra poder lançar alguma coisa depois. Mas agora a, a próxima que eu tô pensando é 130 mesmo. Pode entendeu? Cara, eu, tô, eu vim até aqui procurar pra ver se eu tenho. Rapaz, eu acho que eu não tá aqui. Deixa eu ver aqui, né, Gheba. Quero te mostrar uma parada. Eu vou soltar uma prévia aqui, né? Que já é uma prévia Eu tava presta, pensando, eu tava pensando tinha alguma breve. coisa no meu celular ali pra, pra mostrar, né? Deixa eu ver se é essa aqui. No. Tem que ser rápido. Do? Que se as músicas aparecem tudo, ó. Peraí. aí. Depois vai... Tomar essa monetização <risos> Nossa. Isso aqui é tudo nosso. Vambora, deixa eu ver se... Eu, eu, ia, eu ia botar umas músicas minha aí, depois eu tiro. Ah, bota e Depois você tira, como assim? Eu tiro... Como que fala? Reivindicação, pô. Se, se aparecer. Ah, tá. Não, pode pôr, cara. Pode pôr, você quer mostrar aí alguma não, coisa? Não, eu ia fazer isso se faltasse conteúdo, mas não, estão falando muito. <risos> não, faltar conteúdo não vai faltar de jeito nenhum. Mas então, se a gente que... ficasse, travasse aqui e falasse pouca coisa, aí... A gente ia dar um outro jeito aí, mas tem que a gente tá falando bastante. Fala aí, mano. Ih, mano, eu não vou achar que agora. Porque eu, que eu apaguei algumas coisas do celular. Eu não vou achar agora, agora, agora. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Pera aí, pera aí, pera aí. Pô, só música. É porque tem muito Love Song. A gente tem Love Song para caralho. Só que eu queria achar... Fala, rapaziada. Tô voltando aqui. Mais um corte. Valeu. Aquele corte pra lembrar pra você chegar lá no meu Instagram. Chegar lá no Instagram do Piquitito. Fala seu Instagram. Arroba PicTito DJ. P-I-K-I-T-I-T-O-D-J. É isso então, aí. daqui a pouco né, eu coloco um q Aí não chega. Tá Os liando? 5 mil primeiro, aí vai estar tá seguindo de volta. Ó. Oh. <risos> Não vai seguir, não, ele não seguia, é se, se, se eu seguir mais 5 mil, <risos> acho que nem dá pra seguir mais. Não vai seguir mais... porra nenhuma, mano. vai seguir nada. Que que pode seguir lá, galera. Segui lá, <risos> não não seguia, não, Caraca, porra, mano. mano. Oh. Que isso, velho. Oh. Pode falar, pode falar isso? Não sei, acho que não saiu, não. Saiu aqui, veio uma voz do Além falando Acho que não saiu, não. Ó, ó, não. Que, que... Que, saiu, não. que isso, velho, que bebeira. Que que eu fiquei sem graça de fazer isso depois, entendeu? Uh -huh. Aí eu fui levando. Aí você foi levando, foi deixando pra lá. Os outros te marcavam e nem... Pô, mas eu fico sem graça, cara. Eu fico sem graça. Você viu como é que eu falei contigo, né? Eu falei, Você falou que sem graça. Pô, desculpa mesmo agora que eu vi, mano. né, ah. Pô, eu fico sem Dez graça, mano. Os depois... caras sabem, velho. Os caras sabem. Eu fico sem graça com isso, mano. Pode mas ser. não é maldade. Acontece às vezes, pô. É, Uma coisa é tipo assim. Igual, e a gente não mantinha contato, pô. Não. Uma coisa é se a gente mantivesse contato há mais tempo, assim... É, frequentemente, eu ia perceber, tá ligado? Em algum momento eu ia no seu perfil, eu ia perceber que não aparece nada seu pra mim, tá ligado? Mas por, por não manter muito contato, a gente não percebe. Ô, mano, mas, mas sem dar nome aos bois, a gente só não teve muito contato por causa de uns vacilão de lá de trás, e no tanto que Deus não dá as a copa, que nós dois tá aí andando, os caras tá parados. Então, vamos, vamos trocar de assunto. Aqui. <risos> tipo, é... vamos entrar no assunto, vamos passar, é assim, né? Só pra esse pô. Nem falaram de mim? Ah, Falamos agora, bebê. Aqui. Mano, e fala pra mim, cara. Qual foi o seu primeiro show, assim, que você... Você ficou daquele... Deu aquele nervosismo maneiro. Mano, Vocês... quase todos eu tenho. É? Quase todos. Você fica nervosão assim. Fico nervoso, mano. Tem algum que aconteceu alguma eu, se, história assim Eu fico assim, que você assim cara, se vai dar uma coisa errada. Fico boladão. Ah, pô, então vou levar, já levo três cabos pro evento. Que se um Sério? der ruim, e o outro também? E o outro não, também? Né? Aí não, não cara, deu ruim. Se o terceiro der, eu vou embora para casa. Cara, mano. eu o fui, dia assim, de tocar. Tipo assim, isso é bom e ruim, né? Uhum. Ruim que você fica com aquela negatividade danada que às vezes pode meio que... Parece que dá ruim às vezes por causa disso, alguma uhum. coisa, né? Mas é bom que você está sempre preparado, né, cara? Porque tem gente que é confiável pra caramba, se confia, é, confia muito no... Que nunca vai acontecer o nada, vai né? Meu amigo ali esse aí, ó. Aquele rapaz ali é assim, mano. Ele Qual acha deles? que nunca vai dar certo, o Pedro. Acho que nunca vai dar errado. O mano. que não virou nenhuma mano. direita. Só foi é pra esquerda e foi embora, reto os caras ficaram perdidos. O cara só com a, a esquerda, só. Os caras ficaram perdidos aqui no bairro, cara. Os caras passavam... Eu falei assim, ó... Deu um três voltas no mercado. É, eu falei, tá mano... Tô no mercado. só a caixa econômica... Não fazia fazer propaganda do mercado, tô não. Não, não, não. Não fala não, não. Não vou falar, não, não. Ó, tá onde? Tô aqui em frente ao mercado. Cinco minutos depois. E agora? Tá onde? Pô, tô passando em frente ao mercado de novo. Não, não. E, deta <risos> e detalhe que eu te liguei e falei assim... Não eu, sai daí, não. Eu falei assim, cara, fica parado aí. Você tá bom? Para aí, cara. Para aí, cara. <risos> Meu, só falar assim. Aí você falando comigo, falando comigo do nada. Aí passou a ambulância, e falou assim. E, a ambulância acabou de passar por nós, tá passando aí. Eu ouvi no aí, celular, ouvi, tá ligado? Aí eu olhei pro <risos> lado e falei assim, mano, fica parado. Aí eu vi ele, mano, passa assim. Aí, falei. aí você, não, a gente acabou de passar. Eu falei, mano, como é que você não fica parado, cara? Caraca, cara. assim, são foda, cara, são foda. A gente, é engraçado, aí, cara. a gente não ficou dá, correndo, mano. tipo, Tom e Jerry, no, no bairro, até achar Porra. os caras. Mas graças a Deus vocês estão aí. Mas é isso, pô. Os caras estão sempre comigo, dão uma moral pros caras também. Então, é a equipe de sempre. Dudu, sempre, sempre, sempre. É isso. Tem uns mano. amigos também que passaram aí, que sempre deram muita moral também. Lembrar o Juninho também. Uhum. Parceiraço. Muita galera também que sempre deu uma moral ou outra aí também. Os caras estão sempre comigo aí, o Dudu e o Pedro. Uhum. São, os caras são fechamentos mesmo. E é uma parada que é difícil. Difícil encontrar a galera a gente assim, levar tá até e vai, uhum. e vai, e vai. Entendeu? Pelo menos aqui em Volta Redonda você vê que as equipes sempre mudam. Todo Sim, mundo vai. sempre muda. Porque... É uma parada que, tipo assim, é porque a gente é muito... Vai além da parada ali do, do trampo, entendeu? É uma amizade mesmo real da parada, entendeu? Isso faz diferença, pô. Faz muita diferença, E tá também ligado? a equipe tem que entender que eles estão levando o seu nome, né? Exatamente. Pô, entende ali demais, hora, mano. Ali. Entende demais, tá ligado? Entende demais. Eu já, eu já cheguei a fazer parte de equipe que, às vezes, a... Alguém da equipe tava se achando ali, né, famosão ali, só porque tá do lado dos caras e Sim. acabava fazendo as merdas que refletia no artista e aí... Mas é daquela farinha... parada, tipo assim, querendo ou não, mano, eles me fortalecem pra caralho e, eu, e a minha vontade é essa também, tá ligado? Uhum. De eu crescer e levar os caras também junto, isso é fato, tá ligado? E, pô, os caras cara vão no evento, pô, camisa, radinho, tudo, Entendeu? Os caras tem que ter a parada, mano. Tá ligado. Tá, tá, tem que ter a parada, tem que valorizar os caras, porque os caras não vão. tá, irmão, tá, irmão, tá irmão, ligado? E fala tu, a mamora não tá de radinho na cintura, não é não? Fala, pro, <risos> fala, fala tu. Fala pros caras botar a cara aqui. Pô, bota a cara tá. aí, ali, bota a cara ali. dá uma aluno ali. Sempre acompanhando esse moleque aqui, que ele tenta não acompanhar ele, meu irmão. Se não acompanhar, não tem jeito. Só faz merda. Nem chega em casa. Não chega não, chega. Não Mentira, rapaz. Vou te falar, desse bonde aqui, eu sou a... Esse termo vai ficar meio estranho agora, é o droga e salada. Só pra, mandar, <risos> só pra você entender a diferença da parada, entendeu? É eu sou salada tá ligado? Mas, mas toma aí, né? Ouvindo boas e poucas, mas só fortalece é. a amizade vamos nessa. Pode deixar o moleque andar sozinho. É isso, é É, é perigoso isso. sozinho? sozinho. sozinho. <risos> mas é, é isso, cara. cara. Levanta o mundo, tá vazio. Levanta o é, tá foda, <risos> foda, foda. Então, rapaziada, já pra lembrar vocês, vocês que viram aí, ó, cervejinha de enfeite, então, já chega aí na nossa descrição, tem o nosso Apoia-se aí. O apoia -se serve pra isso também, pra nós tomar nosso gelo aqui, que ajuda, às vezes, né, a resenha a ficar melhor pra vocês, entendeu? Porque, às vezes, se a gente ficar totalmente careta, vai ficar uma resenha chata. Tô abrindo essa <risos> Cara, você nunca vai abrir um negócio sem um abridor. Ô, cara. Cara. <risos> nunca! Você tá girando. Conta o, que? Que o Caraca, maluco fez a mesma coisa, cara? Sério? Quanto um amigo que veio ele e fez tá? a mesma coisa. Vamos ver se você vai saber abrir com o abridor também. Quem não soube é abrir. Ele não soube também, não? Não. Ah, tá. Ah. Ei, sabe o que ele tentou fazer? Ele enfiou o abridor. Assim? <risos> assim? E começou a girar. E começou a girar. Eu falei, mano, você é doido, velho. Nunca que você vai abrir Ai, nunca. Caramba, caramba. Isso. Eu já tava aqui preocupado aqui, tá? Aqui, ó. Eu já tava aqui assim, ó. Não conseguia, abrir. Meu Deus, o que, que eu vou Caralho, falar? Tá, mano, rapaziada? Só acho que não é ao vivo, mano. Que não tava Mano, passei... vê, vê se tá no foco aí pra mim. Tá no foco, não tá? Eu tô focado. Tá. Tá. <risos> tá. Tá. tá. ou não tá? É isso. Então, rapaziada, já, já deu aquele chego aí. Você já curtiu? Você que não curtiu ainda, dá aquela curtida, envia pro um amigo. Fala pra galera conhecer em breve, meu canal, Em breve aí também, eu pô. vou fazer. Em breve, breve a gente vai estar tá ao vivo. Se Deus quiser. Valeu? Piquitito, cara, Você não ia mostrar um som pra gente, cara? Daqui a pouco eu pego meu celular e vou mostrar algumas coisas aí. Pô, eu queria oh. ouvir mesmo. Você pode... Não, solta aí agora, mano. Solta aí uma prévia aí, ó. Daqui a pouco, daqui a pouco a gente coloca. Perto do final, perto do final. Perto do final, perto do final. Perto do final. A gente perto, final... Não, ah. show de bola, mano. Show de bola. Aí. Cara. E, e, Cara, daí, e eu, ia daí depois... eu ia te perguntar Eu ia te hum. perguntar isso um tempo atrás Antes de vir aqui, no caso, né hum. Que, pô, que é difícil Você vê sempre a um rapaziada com podcast Sempre dois juntos, fazendo a parada Você fazendo sozinho, hum. você pensa em fazer com mais alguém Assim Cara, o que acontece Esse podcast aqui, ele era pra para tá eu E um outro amigo meu, o RDS Um DJ daqui de, de Volta Redonda uhum. Mas só que os horários dele não batiam com os horários do lance do podcast. E daí eu já até contei essa história em outros podcasts aí, que o nosso podcast, nosso primeiro podcast, era eu e eu, que era eu entrevistando o RDS, era lá do outro lado, no fundo verde, nós botamos ah. essa madeira, essa madeira não tinha os pés, nós botamos em, em cima do, da, daquela mesa ali, uhum. e no meio do podcast, e tipo assim, a gente não tinha microfone, tinha um microfone de mão e um lapela. E no meio do podcast, a mesa caiu. <risos> caiu cerveja. Aí ficou muito ruim, mano. Ficou muito ruim. Eu falei Mas pra ele... Mas tava mano, vivo? Não, mano. A gente tava gravando. Eu falei, mano, ficou muito ruim, né? Isso e tal. E também ele não tava muito ligadão nessa onda de podcast. Aí ele falou, pô, mano. Esse bagulho de nós ficar falando tempão, os outros não vai querer ver nós e tal. Eu falei, não, mano. Vai sim, vai sim. É. Aí acabou que eu gravei. Aí ele veio aqui outro dia. O... o... O RDS, ele mexe com esse lance de construção também, né? Ele é DJ e mexe com essa parada de construção. Daí ele fez essa, essa mesa pra mim, botou os pés aí. Foi ele que fez? Foi ele aí, que é. fez a mesa. Aí depois ele ficou de voltar pra gente gravar, e a gente voltou pra gente gravar, mas não deu pra gravar tudo. Ficou algo um de tipo de 30 minutos só, 15 minutos, ficou ruim, né? Ficou uhum. pequeno, não teve muito conteúdo ali. Daí ele ficou ainda de voltar, até hoje a gente não conseguiu gravar outro, mas na época ele ia gravar comigo, ele ia ser o cara que ia estar do meu lado aqui me ajudando, mas só que como os horários dele não batiam, aí acabou que eu fiquei adiando muito pra fazer, adiando muito, adiando muito, adiando muito, aí Sem um belo dia fazer. eu falei, mano, eu vou fazer, entendeu? Eu vou fazer. E acabou também que nesse meio tempo, né, é, negócio de pandemia, a galera tava meio receio de vir, Uhum. E também, com família, também meio receio de, de, de ficar colando nos podcasts. Então, eu falei, mano, eu vou tocar sozinho. Eu vou tocar o podcast porque eu não aguento mais ficar em casa. <risos> Tem que ter alguma <risos> coisa é. pra fazer, né, cara? Aí eu, quando eu mudei aqui pra essa casa aqui, quando eu acabei de montar o estúdio, montei tudo, veio pandemia. Então, eu não consegui divulgar uhum. os meus ensaios fotográficos, não consegui divulgar meus clipes, não consegui divulgar nada aqui. Porque eu ia morar, eu, eu tava pra alugar uma casa no Vidigal. Uhum. Aí eu vim Aí eu falei, pô, no Vidigal não vai dar pra eu ir No momento e tal vou, vou ficar em volta redonda minha Mas eu achei essa casa aqui com, com, esses putos, com esse puto espaço Que já era um estúdio não, ia falar, Eu ia falar pra, pra eu dar uma olhada no meu celular Pra ver se tem algumas coisas aqui pra jogar depois Não, dar uma olhada Pega nada não, cara pô, Não, não é por isso resenha. não, pô, tô falando quem É chatão, gente... eu não gosto que não, você tá pô, falando não. E eu tô mexendo no celular Não, pô, pô eu também de vez em quando tenho que mexer aqui pra <risos> achar alguma parada e daí, cara, e daí quando tudo, tudo ficou montadinho aqui, eu, eu não tive a oportunidade de divulgar por causa de pandemia. Uhum. Daí eu queria divulgar de qualquer forma, queria que os outros né, conhecessem o estúdio. Vixe, eu estou com um espaço que dá para fazer várias coisas: dá para fazer vídeo para o Instagram, dá para fazer videoclipe aqui dentro. Pô, eu faço um videoclipe aqui dentro brincando, entendeu? Então dá para fazer várias coisas aqui. E daí, cara, eu. Eu... Pô, os caras riram ali, me tirou a atenção, perdi o que eu tava cara, os cara falando, os caras tão rindo véio. do quê? Tão rindo de mim, então, Qual tô, foi, mano? mano. Dá o um papo, agora dá o um papo, velho. Vai, vai, vai, vai. <risos> Tá vendo como é que eles são, é, mano? É, os caras ah, É tipo isso, mano. Os caras não, é tipo é, cara não, não perdem piada nenhuma, mano. Os caras fizeram a piada ali. Pô. Caralho, tô com duas cervejas abertas aqui, velho. Né? E, qual é, hein? Aí, <risos> ah, rapaziada, vocês vão beber mais, não? Não, não, não, não, não, não, aí, não, né, <risos> não. Sim. Ai, cara E aí, cara, eu. Foi por isso que veio podcast, ver essas paradas. Até se você voltar lá no meu canal do YouTube ver um pouquinho lá mais lá pra trás, tem um vídeo que de vez. Eu, de vez quando eu. Antigamente eu já fiz uns cursos de teatro, então tem uns vídeos assim. Eu atuando, mano, tá ligado? Eu fiz um só, eu falando comigo mesmo. Uh -huh. Entendeu? Falando sobre a, <risos> É, eu falando comigo mesmo, era eu. Eu filmei primeiro um personagem, Não, então, então depois, depois de eu dois, filmei o outro, dois... é, aí nós dois discutindo sobre a pandemia. Tipo, a novela do Clone. É, tipo, foi a primeira tipo era dois, eu e meu irmão gêmeo discutindo sobre a pandemia, sobre ficar trancado. Era um tranquilão e nem aí pra porra toda, e, e o outro tá é saindo boa, sem um... máscara, sem, sabe, sabe, zoando. E o outro que tá, tentou um todo de massa, passando álcool em tudo. Então aí eu Aham. fiz essa... Eu fiz essa zoeira. Vou ver essa parada depois. E depois que eu fiz isso, o meu canal... Aí, <risos> tipo, eu vi que lá no canal do YouTube eu tive uma visualização que eu achei que eu não ia ter. Aí no Instagram também teve bastante gente que comentou. Falei, pô, tem que fazer mais coisa. Só que eu não quero virar ator. Eu quero mostrar o meu lado produtor uhum. Então aí eu comecei a desenvolver mais meu lado beatmaker. E comecei a desenvolver mais essa parada do podcast aqui. Até que eu tava Sim. com um react também no canal. Mas só que react é foda, react. Você quase perde o canal todo dia, né? É sempre um... É sempre perigoso, Pô, né? Véio. Hoje mesmo, eu fiz um react do... Fiz o um react do, do som do Gabigol. Postei. Aí, aí você de... fez react você quase não falou? Tipo assim... Não, não eu não. falei no react e tá, tal. A gente zoou, mas tocou o som, né? Aí depois o... Aí depois que eu postei, na que tava batendo quase 300 visualizações. YouTube já, já tomou algum strike já? Então, eu achei que era strike. O meu amigo falou que não foi strike não. Falou que foi um, só uma chamada de atenção. Entendeu? Só Os uma chamada só... de atenção. É. <risos> <risos> Os cara... Eu só tomei aquela, aquela chamada. É, foi Mas só eu o... tô com uma linhazinha vermelha lá e tipo um aviso escrito, aviso. Tá assim? Tá. Porque a carinha, primeiro ela começa sorrindo Depois ela fica só aquela carinha de. Não, ele de, tá só. Tá só. Quando rapá, ando... A carinha ficou triste e já era, Fê. Já boa da Deus. Não, quando eu já eu... tomei uma vez, mas no caso, é a mesma coisa que você tomou. É Isso é um strike, pô. É um strike? Uhum. É. Se mudou a carinha lá do sabe, negócio. Sabe como que eu tomei um strike? Eu tava fazendo um ao vivo. Aí eu vi o. Foi quem? Agora eu não... acho que foi o Orochi, o Orochi começou você a soltar fica o álbum dele, né, né? Quando você vê, você fica desesperado, é, né, mano? Eu, tava... eu falei, pô, vou fazer uma live teste aqui, liguei os equipamentos tudo, comecei a fazer a live teste, aí na hora que eu vi, o Orochi vai liberar o som. Ah, já tava no computador, ABS na minha frente, câmera tudo ligado. Falei, vou fazer um react ao vivo dessa porra, Tá <risos> ligado? Aí na hora que eu fui lá pro canal do Orochi, comecei, aí rapaziada, e começou a entrar gente na minha live. Falei, aí rapaziada, o Orochi tá lançando de 15 em 15 minutos, São um papo de 8 sons, o EP inteiro, não sei o que, vambora. O primeiro som, reagir. Maneiro. O segundo som, reagir. O terceiro som, reagir. Quando foi lá pro quarto, quinto som, do nada, filho, meu YouTube fechou, <risos> fechou, saiu, deslogou, falei, caralho! Já chega a notificação do e-mail, já tudo, as coisas. chegou um monte de coisa. Chegou a notificação, caralho! Ó, e aí eu fiquei uma, fiquei umas duas horas, o meu YouTube sumiu, sumiu, sumiu uhum. da face da terra. Falei, caralho, e agora? Perdi tudo. Aí, passou umas duas horas, meu YouTube voltou, cara. Aí quando ele voltou. Meu Deus, doido, graças a Deus eu fui lá, deletei a live. <risos> Primeira coisa, deletei a live. Mas não sai, não. Ainda tá vermelhinho né, em cima. Mas lá. então tem pouco tempo. Foi, o Orochi hum. soltou o álbum, o último <coughs> álbum dele tem o quê? Tem uns dois meses? Que eu acho que são três. Acho que são três meses que. Que fica? Que se você não tiver mais nem outro, ele zera. É. Doideira. Tipo isso. Não tenho certeza se é três meses, não, mas, mas é, acho que é assim. Tem um certo tempo ali que eles zera. Se eu não tiver outro, né? Se tiver outro, continua. Continua. continua. Até a hora que você tomar três e um bye-bye. E bye-bye, né? Aí é. eu parei com esse... Aí eu, tipo, eu fui postar esse mas react. Mas é difícil você tomar assim. Ah, mas cara, eu fui tem que postar ser, um cara esse react tem... agora agora eu decidi que eu não vou mais fazer react, não. É, cara, eu acho react que... React tinha... é bom. Dá você views, tinha... chega, chega seguidor, mas... Você corre o risco de perder, né? E até é até bom, cara, eu te falar isso. É. Às vezes é até bom você não, pegar, não ficar misturando muito conteúdo, muita parada pra você fazer também, que você acaba não... É... Dando a devida atenção. É, você não consegue fazer subir uma coisa só, tá ligado? É. Porque às vezes é bom você pum, faz uma parada subir, depois é. você vai pra outra, mano. É. Tipo assim, não largar de mão, igual eu te falei a parada do, do YouTube pro Spotify. Meu YouTube querendo ou não, ele tá ali, eu continuo postando, com menos frequência, mas continuo postando, continuo postando minhas paradas lá e... E eu tô usando o meu próprio YouTube de escada pro Spotify. Uhum. Que é a galera que vai lá, entra na playlist lá, ah, quero ouvir ah, ah, umas likes aqui e tal. Vai lá, minhas, minhas paradas lá, comentário fixado, não sei o que, já tá lá, ó, oh, minha playlist de Funk light no Spotify. Um, já já ganho seguidor lá já. O... Minha playlist no Spotify já tá com quase 700 seguidores. Ai, top. Tá top. ligado? Pro Spotify já é um número legal. O Spotify, você já jogou um som lá? Tô com... Quantos sons? 14, 14 ou 15 músicas lá já. 14 ou 15. A monetização do Spotify é muito melhor do que a do YouTube, não é? Muito. Ela parece que o bagulho é mais... É muito, sabe por quê? Eu acho que tá no início do Spotify ali... Eu não mexia tanto, então eu não, eu não sei como era lá. Mas eu acho que hoje é mais porque, porque é o seguinte: a galera tá começando a ficar enjoada do YouTube, mano. De, uhum. tanto, de tanto anúncio, de tanta muita propaganda. Coisa. Aí o que a galera tá começando a fazer? Então vou pagar logo o Spotify pra poder ouvir. Yeah. Vou pagar. Aí, aí o fato de aumentar muita gente é, prêmio no Spotify uhum. faz aumentar a renda de todo mundo também. Entendeu? Uhum. E eu é es... principalmente quem escuta a playlist, né? Quem escuta a playlist <coughs> não quer ouvir comercial. Não quer. O cara já deixou lá sozinho e não vai lá ficar indo lá pular toda hora. Toda hora ficar mexendo. É. Entendeu? O galera já paga o Spotify, já gosta de pagar o Spotify, mano. É. E não é tão caro assim, não entendeu? É, né? é uma coisa que, que, querendo ou não, não precisa ter de ser rico mais pra usar. É. Nunca, nunca foi assim. Né? Nunca foi. Mas, mas querendo ou não, um cara que Todas não. Todas essas plataformas aí, elas vieram bem, bem barato pra você ser Sim. um usuário, né? É porque a gente. O que acontece? A gente. Não é o fato de ser rico pra poder pagar uma, uma conta prêmio. É o fato da pessoa se sentir incomodada com uma coisa. Igual, uhum. antes a galera não ficava muito incomodada com o YouTube, porque era, de vez em quando, era anúncio. Ou é um anúncio só. Uhum. Rapaz, tem vezes que você vai olhar no YouTube hoje um, um vídeo, você tá assistindo um vídeo, vem um anúncio de, dentro do outro anúncio. É. Você acaba de passar um, vem outro. Vem, nossa, direto. Tem gente que fica maluco. Direto. Rapaz, meu pai vem na televisão, você tem que ver como é que ele fica, mano. <risos> Mandar um abraço pro meu pai, porque meu pai vai querer ver esse, ver, ver esse vídeo depois. Se eu deixar aí é isso. Isso aí. Sempre, Fortalece sempre, demais, sempre tá? Sempre teve muito apoio da família? Sempre tive, mano. Dos meus pais, no caso. Meu pai e minha mãe. Uhum. Tá ligado? E da minha sempre irmã também, a Jéssica. A Jéssica também. Sempre entenderam do o que você tá fazendo? Sim, sim, sim. Nunca teve aquela... Pô, tá dando... sempre sim, ia... sim, e tipo assim, eles ficam muito, muito <coughs> felizes quando vê alguma coisa meu, tá ligado? Uhum. É, tipo assim, quando eles viram o clipe na época, o primeiro mesmo lá, ficaram... Caraca, tipo assim... É, é, se emocionou que se emocionou, é tá ligado? <risos> tipo assim, eu falo, caraca Meu filho, sabe? Pô, minha mãe fica Ela fica toda boba quando vê qualquer coisa minha Se ela passar no lugar Isso e é tiver bom. tocando alguma coisa Que fala meu nome, nossa senhora <risos> Ela vai, já manda mensagem na hora Eu vi eu vi você, o nome, não sei o que Entendeu? É, meu. O meu pai também, entendeu? Pô, quando saiu o um nomezinho no, no jornal Lá da cidade, você viu? Parada Assim, não é uma parada boba, mas é uma parada Mas é uma parada boa você sai é no jornal boa. e mostrando seu trampo. Sim, falando a parada lá. Não é lá, nenhum problema, nem nenhum caô, nem nenhum, né? Exatamente é, isso, porque pô. Porque vizinho, o pessoal, assim, só espera seu nome sair <risos> pra ser merda. Exatamente. Aí entendeu? na hora que sai lá, pô, com certeza. E vê uma, uma coisa com motivo de orgulho, né, cara? É. Ver. Cara, uma parada que eu acho que eu nunca te perguntei. Eu só. Eu Teve uma. Eu, a, a primeira vez que eu te vi, eu só zoei. Uhum. Eu falei assim: carai, Pigitito, você é Pigitito. <risos> <risos> cara, cara, por que Pigitito? Cara, eu ganhei esse apelido no, é, de infância mesmo. Com sete. seis ou sete anos, mais ou menos, quando eu tinha, que eu tinha quando eu ganhei esse apelido. E a, a, a senhora que me deu esse apelido foi uma senhora, pra você carai. ter ideia. Ela já faleceu, pô, eu tinha maior respeito, assim. Ela era mãe de um amigo que fazia fuxal comigo, uhum. entendeu? É... E, cara, e eu era tipo assim, com... a molecada ali de 7, sete... eu tinha 6, 7 anos, era. Não tinha a idade certinha ali, não, não. Era uhum. tipo assim, tinha de até 15 anos, até 13, até 10. É meio misturado. Então, mas... mas de 8, é 8 pra baixo, mano. Se chegar um menino lá de 5 anos, é de 5 junto com o de 8. Com o de 8. Eu já era um, um pouco mais novo, uhum. e ainda era menor ainda que os moleques da minha idade, entendeu? Uhum. E, cara, era muito pequeno perto dos outros moleques, entendeu? Uhum. Mas eu jogava direitinho, só que a, a, a senhora ficava meio preocupada, entendeu? Ela ficava o tempo todo gritando na arquibancada, dia de treino, ah, dia de treino! Mas ela falava um monte de coisa, ela não falou o tito assim de primeiro, uhum. tá ligado? Ela falava um monte de coisa, mano. Eu já ouvi tanta filha dela que ela falava, e nada, beleza, a gente fica, ficava rindo e tudo mais e tal. Não, toma cuidado com ele aí, com o pequenininho e tal. Vai, aí a dona começava a gritar, ó, oh, pequenininho. Ela tinha maior medo do dos outros meninos machucar, tá ligado? De, de, de bater em mim. Uhum. Mas, cara, ela, aí ela de tanto ela ficar falando as coisas assim, mas passava, todo treino, treino, não era nem jogo, era treino, ela ficava fazendo uhum. isso todo ano, ficava na arquibancada, todos os treinos ela tava lá. Até um dia que ela falou exatamente esse, não, cuidado com o piquitito aí, não sei o que". A molecada toda começou a rir. Todo é mundo parou. Todo mundo parou de jogar e começou a rir. Parou a resenha. Esse bobear foi um dos menos piores, assim, do que uh -huh. já foi, tá ligado? Só que a galera parou e começou a rir. Pra eu ficar sentidão, assim, tá ligado? <risos> parou, mano. A molecada parou de jogar e ficou rindo. E você gostou pra caralho do Não, pedido. não. Então, aí eu fiquei boladão no treino, né? Aí é aquilo, mano. Já Apelido, era. Apelido, se você boladão, ficou bolado, já era. Já era. Pronto. Aí chegou no, no, no outro trem todo mundo. Ó, oh, chegou o piquititinho, chegou o pegou não sei o Só assim, tá ligado? E o boladão. Beleza. Aí chegou um tempo, <risos> mano, chegou um tempo que... que eu comecei a aceitar, não só aceitar, gostar disso mesmo, tá ligado? Uhum. Porque igual, meu nome é Thiago, você não sabia. Eu nem falei não. meu nome aqui no começo da parada. Meu nome é Nunca Thiago, pra quem, conhece, pra quem não conhece, <risos> a galera da, da Zoa meu nome, porque eu tenho um, um outro nome de Meu Deus, você tem outro, tá nome, outro nome, Outro nome de sobrenome! Você é quantas pessoas, <risos> okay. velho! É tá, um outro nome de sobrenome, Gosto, tá ligado? Não. Agora fala todos os seus nomes. Então, então, não. É pequeno, é pequeno daí. nome. É pequeno, é pequeno nome. Só que é o seguinte... Não é nem... Não é só eu que tenho isso, não. É a família da minha mãe que tem. Ah. Tá ligado? Só que alguém foi fazer aquilo ali lá há muito tempo atrás e virou sobrenome, tá ligado? Meu muito Deus, doido. cara! O que, que conta? o cara tá é tinha... falando? Eu perdi, Não, tipo nossa... assim, mano, olha só, <risos> acho que alguém pegou e falou assim, eu gosto desse nome, só que vai ser outro. Ah, então bota os dois nomes, entendeu? Tipo uh -huh. assim, dois nomes que a pessoa gosta. Do Beleza, botou. Um Aí, de repente, virou sobrenome do meu avô pra trás. virou sobrenome é qual? Marcelo. Marcelo. Marcelo? Tá ligado? Não aí, sei é... quem é Marcelo, aí todo mundo na família é Marcelo. Aí vem, tipo assim, aí, aí o que acontece? É igual é, a minha mãe, Valdineia. Aí fica, Valdineia Marcelo da Silva. Aí, porra, aí só que tipo, aí minha mãe vai num lugar e fala assim, não é Marcela, não? Tá ligado? Porque é. imaginam que é um outro nome nome composto, né? Uh -huh. Mas não é, tá ligado? Virou Marcelo, so... virou um sobrenome. Isso porque alguém lá atrás, lá, falou Ai, assim, Deus. não, eu queria Marcelo. Não, eu queria isso. Então bota os dois, tá bota ligado? E virou Pelo seu nome. menos ninguém inventou, né? Pega metade é. desse nome, metade desse e o final desse virar essa outra coisa. Aí é foda. Tem os caras que é assim, né, velho? Pega ah. a letra de cada primo e forma um nome aí. Caraca, velho. É. Mas a minha família também é assim. Eu, eu sou... Eu ali... Eu sou nascido e criado aqui em Volta Redonda. Mas a família do meu pai é de Valença e a família da minha mãe é de Volta Redonda. A família da minha mãe. Você é parente da galera do É a do... família Valério. A, minha fa... a família do meu pai lá é a família Ângelo. Eu sou da família Ângelo ali do Barroso. Entendeu? Você é parente do Santos ali, né? Da galera do. Ah, do... cara, eu tenho bastante parente. Fabrício, lá, né? Fabrício, seu é primo, alguma coisa assim? Ou ah, seu um amigo? Qual Fabrício? Fabrício. O Fabrício a gente ah, tá o até Fabrício. morando aqui em Volta Redonda agora. É também o Fabrício? Guarante, também? Bibiço? Menino, bibiço? isso que você chama ele? É bibiço, bibiço. pô. Fala, vai, vai, vai querer, vai ver esse podcast depois. Ah, cara, é filho, parceiraço. o Bibisso oh, batia em todo mundo, filho. A cara, gente cara, não Manu, baile, mano, a gente não baile bêbado. Bibisso dá um. Pá! Dá um guarda gelo aí. Foi que é isso, velho. Toma. <risos> Na hora. Então tem que eu não vejo ele, cara. Ó, o Bibiço é muito de gente boa, cara. Falar nisso, fala aí, Bibisso, tô te aguardando aqui, você tá me devendo um churrasco. Acabei de lembrar agora. Ele gosta Mas... muito, Ele gosta muito. Ele é meu primo de consideração. Ah, de tá, consideração é, tá. que ele foi criado. Ele foi criado ali junto com meu irmão, né? Ali no Monte Douro. Você é, é ali de perto ali deles? Muito perto, por isso que eu lembrei. Muito perto? Muito perto mesmo. Você mora ali. Eu moro mais perto pra, do cruzamento. Você mora perto conheço. do cruzamento. Ah, o Marco mora Mas mais... Mas às vezes não, eu não. Ia, pra, ia naquela padaria ali de trás ali. Uhum. De, aí passava em frente à casa deles ali. Pode e crer. o Fabrício estudava no, no instituto, pô. Eu, cheguei, ah, eu estudava no instituto. Você estudou junto com ele? Cara, agora eu esqueci. Eu sabia que você ia fazer essa pergunta aqui agora. Eu falei assim, vai fazer essa pergunta aí, eu não vou lembrar. E ele vai ficar bravo, assim. Opa! Né? Aí, do nada, ele vai... Ele vai comenta, comenta aí, é porque, ó, comenta, comenta. é porque já tem tempo, hein? Eu tô comenta. ficando velho, já tá é. passando tempo. É época de colégio maior. Já Mas um eu acho que a gente estudou junto sim, cê cara. Você tá se quantos no... anos, meu? Tá quantos anos, Eu velho? sou de 92, faça suas contas. Ah, <risos> se vira aí, não. Você é mais novo que eu. Eu sou de 89. É. É, cara, você viu, O cara, ficou até triste. É, infelizmente, é. pra você tá Já doído. Tá é foda. Cara, mas, pô, minha época de Valença ali foi muito boa, cara. Muito boa mesmo. Foi uma época, o meu pai, ele não deixava eu curtir baile aqui, nem sair muito aqui. Então, ele... eu sempre fui criado dentro de casa, eu saía de dentro de casa, eu chegava em Valença, meu pai fazia assim, ó, vai, moleque. Me soltava, filha. Aí, ó, é Rua dos Mineiros o dia inteiro. dia inteiro, porra, eu podia estar com fome, mano. Eu não ia para casa. Não uhum. ia, mas eu comia um salgado ali. Oh, época de lan house, de ficar ali na lan house, ali na rua. Eu chegava caraca, na... Caraca, época de lan house. Mano, eu batia caraca. cartão na, na caraca, lan house. Eu ficava mano. na lan house de 9 horas da manhã e pegava a saída do colégio. Aí sempre a gente ia lá, né? Desornava com o pessoalzinho, pessoalzinho, <risos> aí. Aí... É Época do MSN, é, mano. Filho, <risos> aí depois, depois a gente voltava pra lan house, jogava contra strike, entendeu? Aí... Corujão? Tinha corujão? Corujão. Ah. Até... Não, aí, quando eu não ficava no corujão. Aí eu jogava contra strike a tarde toda, final da tarde. o Pessoal vai sair do colégio, vai pra porta de colégio de novo. Aí ficava lá na porta de colégio, levava o pessoal em casa, voltava pra lan house, porque à noite tem o um pessoal que estuda a noite. Uhum. <risos> Aí ficava lá e do nada, corujão, vai rolar um corujão. Porra, quanto é que é o corujão? Às vezes, às vezes o corujão era cinco reais. Cinco conto era. Cinco conto? Você Sem fica conta. a noite toda no computador, eu falei, o quê? Vou arrumar. Aí que eu ia em casa. Aí eu ia em casa, tomava um banho, tomava um café, Depois... alguma coisa. Falaram, vó, me arruma 5 reais. Chegava igual um zumbi em casa, em casa de manhã, de manhã. <risos> igual um zumbi, filho. É, aí você dormia, aí dormia ali até 9 horas da manhã e fazia tudo de novo. Caraca, velho. Né? Doideira, doideira. Foi uma época muito boa, foi uma época Época muito diferente, né? Época que, tipo assim, o uso da internet era totalmente diferente do que é hoje. A rapaziada de hoje, assim, de hoje mesmo, né? Bem mais nova. É, não tem nem noção como é que era diferente não a parada tem. ali, né? Pelo, pelo menos naquela época a gente interagia entre nós. Ia na muito, internet só pra muito. combinar alguma coisa. Cara, eu já cansei... O negócio e... tá falando da Lan House. Eu cansei de ir na Lan House sem dinheiro pra ir na Lan House. Ah, eu ia também. lá só pela resenha. Eu também. Tá eu também. Às vezes tinha dinheiro, às vezes não tinha. Às vezes tinha. Eu ficava uma hora e depois continuava falar na resenha, é. mano. Porque a galera tava toda lá, mano. Ih, quantas vezes eu tava, tava na lan house lá. duro, Rapaz, apareceu aí, pra botar a hora pra Vou mim. falar antes de, de lan house ainda, locadora. Locadora, nossa, aí você foi longe. Porra! Nunca jogou um play 1 lá, nunca botou o Roberto Carlos no ataque, ah. pelo amor de Deus, né? Porra. Cê, cê ia em qual locadora ali muito. Eu ficava Cara, muito na, na locadora do Barroso mesmo. Do bigode? É, do bigode, dele mesmo. Bração pro bigode, eu vou mandar pra ele ver depois isso aí também. Porra. De vez quando jogou peladinha do bigode, qualidade, filho. Peladinha do bigode, é, qualidade. Com certeza eles vão lembrar de mim. Vão, vão, vão, vão lembrar. Eu ficava muito lá. E eles estão ligados, minha, A minha avó ela mora ali na, naquela subidinha mesmo. No meio da subidinha ali. Perto do terreirão, que você tá falando? Não. Antes do terreirão. Ah, no, tá no, no comecinho ali, não tem a, tem a pracinha do Barroso, aí tem a subidinha. Minha avó mora ali no, mei, no meio da subidinha ali, cara. Crer. Até hoje lá. Eu de vez em quando eu tô lá em Valença, mas só que eu. Fico mais de chavadinho. Até porque também, eu quando eu conta, dou um rolê né? lá, eu não conheço mais ninguém, velho. Mudou muito, né? Mudou todo mundo. Eu dou um rolê na. na antes, eu ia, antes era só eu ir pra rua e eu, eu vim alguém conhecido. Eu vou pra rua. Não ir sozinho, você chegava é, lá, com tá 30 pessoas Tá todo andar. mundo lá, você conhece todo mundo. Hoje em dia, eu. Eu, eu vou lá. Diferente. Eu já fui lá naquele. Eu já fui lá filmar uma galera lá naquele. Naquela choperia que tem lá na. Como é que chama? Lá perto lá de onde tem os negócios de lanche lá. É Boteco Conveniência, pô. Ah, tá. Fui no Boteco Conveniência umas quatro vezes pra eu ver alguém conhecido. E não viu? Eu vi na última. <risos> na última <risos> vez que eu fui lá, eu vi. Aí vi uma galera me cumprimentar, eu falei, caralho, velho. Eu pensei que não tinha mais ninguém da minha época aqui, velho. <risos> Achei que todo mundo... <risos> Papo reto. Fui umas quatro vezes e não via ninguém, mano. Papo reto. Isso não faz muito tempo, não. Não foi agora... Foi 2019 que eu foi. fiquei me indo muito lá, tava indo lá com a galera daqui de Volta Herdona, ficava indo lá filmar eles. E daí, na última vez, eu encontrei o Mamaco e encontrei mais uma galerinha lá e tal. Mas é uma parada mais difícil de eu ver a galera lá. E, cara, e falar difícil de ver a galera, como é que foi essa época de pandemia tipo, lá na sua cidade? Vocês conseguiram fazer alguma coisa? Péssimo, péssimo, péssimo. Tipo, zero evento, mano. Zero evento, ah. óbvio. Zero evento. Foi. praticamente, eu... mas o que acontece? Eu aproveitei, só crescendo... eu aproveitei para eu aproveitei para poder focar uma coisa que eu não tinha é, tempo e cabeça antes, assim, uhum. tanto tempo e cabeça que é estudar um pouco mais sobre tudo, uhum. é, tentar crescer minhas redes sociais, é, crescer um, a, a, como é que fala as plataformas de streaming, uhum. é, entendeu? Aproveitei para isso e a, terminei de montar o estúdio lá também, em casa, entendeu? Terminei entre aspas assim Sempre falta uma coisinha ou outra que você é, quer, né? É. Mas, tipo assim, já tô funcionando. É porque já. a gente monta dentro do, do, do, do que tá do do ali, né? É. Entendeu? Conforme a gente vai melhorando, a gente vai sempre, sem quer mexer alguma coisa. É Ainda tem muita coisa que eu quero mexer lá, mas, tipo assim, eu, deu pra eu começar a mexer lá. Mexer, assim, mexer que eu digo. Já, já chegou num negócio legal pra eu começar a trabalhar com isso, tá ligado? Uh -huh. Também. Agravar a gravar outra galera com, com a qualidade legal é isso que me deu uma segurada boa na pandemia, eu nem liguei tanto pro evento. Pode crer. Eu falei, e quando voltar os eventos, aí pum, agora já vou ter duas rendas, tá ligado? Uhum. Uma renda que eu não tinha tão boa antes, com, a, com as músicas e tudo mais, agora eu vou ter as duas, tá ligado? Pode quando crer, voltar. pode crer. E lá, e lá na cidade, tipo, os artistas da cidade não teve apoio, assim, nenhum, nenhum né? Nenhum. Então, eram era os comerciantes lutando pra cada abrir. Um cada um, E a galera lutando, né, quem Bastante. abriu, mano, quem abriu alguma coisa ali perto do, do, do início mesmo da pandemia, se complicou, mano. Porque tomou aquela... Tomou, botinha. pô. Tomou. E ninguém ajudou nada, não, mano. Não ajuda até hoje. Que aqui é, é fica... em Volta Redonda rolou protesto dos artistas. Eu rolou, lembro disso aí. Rolou um monte de coisa. Os, os caras lutaram muito pra abrir, pra manter as paradas. Que é uma parada que... Gira, mano, gira muito dinheiro, é, cara. É, gira muito dinheiro, né? E, e... É uma parada que, às vezes, o, o, a galera acha que o pessoal só quer auê, mas não, mano. Vai desde a tique que limpa o banheiro ao c******. Não, pode que claro. vá. Não, não, vai vou... lá, vai lá. Aí, o que é não essencial... Então, está... é, tem aquela parada, a galera acha que, que, que isso ou aquilo não é essencial, entendeu? Mas tem que ver que tem muita gente por trás ali trabalhando na parada. É. A galera só observa, tipo assim... Festa? Ah, que não sei o quê e tal. Cara, cara, tem cara gente que trabalha... Tem gente, tem gente que trabalha a semana toda, quer, quer ir pra algum lugar, quer... É... Cara, conhecer alguém é até mais difícil, né? No meio da pandemia é um pouco mais difícil ainda, mas a galera quer, precisa socializar, né, cara? Precisa. Por mais que você... pode ter tudo na vida, mas... Se você não tiver ninguém por perto, mano, você enlouquece, cara. A necessidade tá ligado? De ser um a pandemia mãe. enlouqueceu muita gente, mano. Muito. Enlouqueceu muita hum. gente, tá ligado? Se eu é não tiver é. com a cabeça boa mesmo, mano, se perde. Galera muito se perdeu aí. É foda. Fato. Eu usei muito da pandemia pra fazer isso daí. Pra estudar então, se, também. Então, se, se, se você aproveitou pra preencher a cabeça com outras paradas. Que se não, mano, se você fica só nessa aqui, ó. Ah, uma hora vai passar, vamos esperar. E Mas eu me parando. reinventei pra caralho. Porque sim, eu virei social media pra, vend... pra trabalhar pra loja, pra ganhar dinheiro. Sim. Depois Descobriu coisa é... que, que, que, que, que às vezes você não ia fazer se não, não tivesse essa parada, né? Pois eu vim aqui pra podcast, eu vim pra então. outra coisa, não sei o quê. Mas agora, graças a Deus, tá tudo voltando. Mano, e foca num, num podcast legal, cara. Que, que com certeza vai... Tá maneiro o conteúdo. Tá maneiro, pô. Tá maneiro. que Tipo assim, você consegue fazer a parada sozinho, tá uhum. ligado? Isso é difícil pra caramba, tá ligado? Tu não deixa o assunto morrer, tu... Porque tem, tem gente que não consegue manter sozinho. Por, por, por isso que a maioria dos podcasts são tudo duas pessoas, o apresentador uhum. e o convidado. Um... Travou a língua, não sabe o que falar mais. O outro vai. O outro tem alguma coisa. E tem a, a parada aqui no fone, alguém uh -huh. também tá falando as paradas. Tem essa parada. o diretor, tem tudo. Outra coisa é igual, não estamos conversando aqui, entendeu? Hum. Querendo ou não, a gente já se conhecia, mas nunca tinha trocado ideia. É. Mas você vê que só o fato da gente já ter se conhecido não deixa assunto nenhum morrer, mano. É. Tá ligado? Tem muita coisa, muita gente. assunto que não é desde fora. Mano, nós vamos terminar isso aqui, vai ter muito assunto que a gente vai, queria falar. Vai. E não, não... não, tem muita coisa que a gente também não pode falar aqui. <risos> mas é foda. Eu não então, gosto de ser polêmico, mano. é uma não coisa gosta, tipo nada... assim. Tipo assim. Se, é, se Deus quiser onde um eu vou dar certo, é, chegar onde eu. Almejo mesmo, coisa, coisa grande, coisas grandes. Coisas pra fora, pra, entendeu? Mano, eu vou te e, corrigir. E eu vou te coisas... corrigir. Vou te corrigir. à vontade. Você já deu certo, mano sim um assim, que vou dar certo. Você já mas deu é o da minha, da minha cabeça, tá ligado? Se você for parar pra pensar... Sim. De quantos, onde eu saí? Quantos na sua cidade que tem um canal de 100 mil? Não, quantos na minha cidade fazem música? Produz que música? fazem música? Que nenhum. produz música? Nenhum. Entendeu? nenhum Por mais que... A, o que a gente tem que lutar pra alcançar é o reconhecimento. Não, sim. uf o, o, o mas... pica da galáxia mesmo... Pô, a gente já, eu, eu sei que tu é, mano. Você tá com... Pô, você tá fazendo um, um, um, um conteúdo diferenciado de todo mundo dali, ao seu Sim. redor ali, entendeu? Sim. Até aqui em Volta Redonda... Eu pesquisei, eu perguntei uns amigos aqui também, que eu tenho uns amigos DJs aqui, perguntei, alguém, alguém tem isso e aquilo, isso e tal? Tem... Aqui galera, em Volta não... Redonda tem a molecada mais nova que tá vindo aí, tem um PLC... Mas cheio, o que eles falam que... comigo, tem a, galera, tem a galera que... É... Mas não, é, YouTube, mas não é, mas mas não, não faz é. a própria música, não compõe, não produz, não é, se de, é. tá ligado? É outra não parada, é, parada. É, é diferente, a pessoa, eu considero a pessoa, tipo assim, com todo respeito, tá, todo respeito, não é a questão do, às vezes tem muitos que são youtubers, não são DJ, é diferente, é. tá ligado? Você ser youtuber é uma coisa, ser DJ é outra, Exato. tá ligado? Você, claro que você pode ser as duas coisas. Você pode virar as duas coisas, óbvio. Você pode começar Mas como o YouTube. Fazer... Você tem. pode começar como o YouTube e depois como o DJ. Mas o okay, quê? Continua a parada, pô. Estuda pra, pra, pra poder ganhar em cima também da parada, uhum. entendeu? Crescer ali. Porque senão vai ficar só naquilo ali. E pra não fazer bobagem nem falar bobagem, né? Porque a partir do Exatamente. momento que você é YouTube, você tem muito público ali te vendo. Exatamente. Muito público te assistindo. Você e e às vezes uma, uma, bobagem, parada... uma bobagem que o cara fala, ele pode perder tudo. É. Hoje em dia, mano, Ou o cancelamento em... é rápido. Nossa senhora. Você pode, você pode perder 20, 20 anos da tua vida é, fazendo uma coisa acontecer e pode perder num dia. Meu. É isso. Eu ia te perguntar isso, mano. Você tem um receio do cancelamento? Não, então, cara, até tenho, mas eu acho que eu não, eu acho que eu não tenho motivo nenhum pra, pra ser e nem, nem futuramente, tá ligado? Tipo assim, porque eu sempre sou muito... Antes de sair, já, tá ligado? Já passo tá centrado aqui, ali no que tá fazendo. Exatamente, entendeu? E, pô, você sempre falando com, com a cabeça tranquila, mano. Você não, você não tem nada, de, não deve nada a ninguém, coisa. Igual eu te falei, eu não gosto de polêmica, é o seguinte. Pô, tu luta tanto por uma parada, aí de repente tu vai é, aparecer por causa de uma polêmica. Pô, aquele é. cara ali apareceu porque, pô, tava brigando com o cara, discutindo com não sei quem. Não, mano, isso aí você não vai me ver, não. Tipo assim, pode acontecer, da vezes, alguém cismar contigo. Porque uhum. tem gente que procura, né, mano? Não, infelizmente é aquilo. Nós somos... O prego que tá se destacando. Alguém... monte de bobagem. É, exatamente. As treta ia sair tudo aí. Polêmica. É isso. Rapaziada, no intervalo nós falamos das tretas E aí a gente volta, entendeu? E é isso. Estamos voltando tudo de mais um off. corte daquele. Paramos com tudo aqui para trocar os cartões de memória. E, rapaziadinha você que tá aí, que sempre assistiu o meu podcast, tá sempre acompanhando aqui, quer ver esse podcast ao vivo... Dá aquela fortalecida pra gente, chega aí no nosso Apoia-se que tá aí na descrição, que é o nosso link do PayPal, só jogar lá, qualquer valor já ajuda a gente a comprar um cabo, a melhorar, a comprar mais um microfonezinho, a, a dar uma melhoradinha aqui, pra gente poder vir com o nosso conteúdo ao vivo, que eu tô planejando, mano, vim a partir de janeiro, eu vou vir com uma paradinha ao vivo aí, e daí eu vou começar a trazer a galera de volta, entendeu? Eu tenho dois projetos, um projeto do Ao Vivo uhum. e o um projeto da, de, desse Ao Vivo, um dos primeiros, eu vou fazer a verdadeira resenha do Izão, vou trazer quase todos os artistas que passaram aqui. Botar pra... um monte aqui, na... botar mais de um na mesa? Não, aí não, né? eu não <risos> sei se vai ser tipo uma mesa assim, eu vou fazer alguma, alguma coisa diferente, grande... Que aí tem muito artista, né, muito DJ, tem muito e aí da If vem Copyright. Isso, pô. <risos> A visão é essa, cara. Porque cara... eu vou deixar os caras cantar, vou deixar os caras tocar. Eu não sei como é que eu ainda vou fazer isso no ao vivo, entendeu? Eu não sei como é que resolve isso. Como é que DJ toca, como é que DJ faz um ao vivo no uma YouTube? Uma live que você tá falando? Uma live, é. Cara, ele faz na sorte, tá ligado? Na sorte, né? <risos> cara, eu fiz uma vez só, tá ligado? Mas... A galera não faz isso que eu fiz. Não faz, tá ligado? Porque a galera, a maioria, mano, vai de cara mesmo na parada. Vamos fazer. E nem sabe que... Mas também Sem a noção. maioria não tá com canal... Também não, sim. Mas então, os que não tem nem... Se, se eu não me perder... engano... Se eu não me engano, eu acho que se o cara não tiver nem mil inscritos, ele não consegue fazer uma live no YouTube. Agora consegue. O YouTube liberou Tem um outro jeito agora? Mundo. O YouTube liberou pra todo mundo. Então, beleza. Você cara, pode fazer a live que você quiser. Mano, mas eu não visão. sei. Pra DJ, o DJ toca a música que já tá produzida. Cara. A música já tá registrada. O cara que canta, eu, às vezes, eu... O, o, o cover, cover ele... passa, pô. É, pode ser que o YouTube entenda cover um passa. cover. Mas o cara que toca? Então, eu vou te falar qual foi a minha visão na parada. Mano, eu planejo tudo antes de fazer qualquer coisa, cara. Eu penso em tudo. Igual eu falei desde o começo aqui, eu falei, eu penso que vai dar errado. O que, que pode dar errado? Vamos ver lá. Você veio pensando que eu Hoje... poderia fazer umas perguntas loucas? Já sabia, já. <risos> mas não fiz. Mas vai, então. fala é que eu falei, vou pegar cada música dessa Começar a subir no meu canal Em privado pegar todas as músicas que eu quero usar Mas montar a lista mais ou menos aqui vou, vou, Cada dia eu subo uma aqui Mas em privado, tá ligado? Não deixei aberto não Só pra eu ver o que, é que vai aparecer Tá ligado? De reivindicação Ah, essa música, você pode usar Mas vai aparecer anúncio nela, beleza Pode usar Bloqueado, não pode usar Em, é, em tais países, beleza Corta Pode usar Assim mano, quando entra não tem, não tem mistério, mas os caras não entram, já entra de cabeça na parada, tá ligado? Essa é uma, essa é uma parada que eu pensei ali na, na hora que, que, que ia dar boa. Mas tem uma outra opção lá dentro também, que você entra na biblioteca de música do YouTube, que dá pra você ver é, os direitos de uso da música, tá ligado? Tem uma biblioteca lá, até que você pode escolher a, é, os áudios que o próprio YouTube é, libera. branca né, pra Isso, usar e tal. Tá ligado? Ali tem como você pesquisar uma música e ver lá. Você pode usar essa música, mas vai é, aparecer anúncio. E outra que não, que você não pode, tá ligado? Mas tem muita mas música então, ali que não mas aparece. Então, pra você fazer uma live, você fez todo esse processo de lá ver a música que podia. Subir a música, música primeiro, já, um duas, três semanas antes, eu já comecei a fazer isso. Eu vou subir, quero botar essa música aqui? Beleza. Final das contas, as músicas que mais pegaram foram as minhas. É? autorais as suas mesmo? é porque eu fui olhar as dos outros e tinha esquecido da mim ah, <risos> mas então eu eu fico pensando nisso e quando for de quando eu for fazer live dos meus artistas como é que tem que ser você como, tem que fazer essa, essa parte mas que acontece é, aí eu já não tinha eu já não sabia disso na época mas hoje eu já sei que você é, eu só sabia depois mas uhum. tem como você pedir antes também você vai na distribuidora que é onde está a, a música e tal é, e pede pra ela, entendeu? Informa o que, que Informa. você vai fazer. É, normalmente, igual, se você for fazer uma live, você vai ter o link da live já, antes de, de abrir ela, correto? Antes de abrir ela, você já pega o link, já abre o link de estreia, exemplo. De estreia ali. Já abre um 3, 4 dias antes. No mínimo, né? Pra até receber a notificação dos caras mesmo. Pô, mas aí tem que, pega... ficar, ou, tem, tem que deixar o negócio rolando no, no, no privado ali. Não, pô, o jeito que eu falei é o seguinte. Você vai criar, você vai criar o, o, o vídeo como uma estreia. Tá ligado? Ele vai ficar lá. Ele não ah, tá passando. Não, mas e quando é uma live? Então, pô, a live você como, faz como uma estreia é também, pô. Vai ficar isso, vai ficar como um lembrete, tipo, é live tal dia, tal e dia. Vai estar o lembrete, tá ligado? Vai abrir o link lá, mas a pessoa vai entrar, só vai ter a foto da parada e um lembrete. Que a pessoa pode clicar pra lembrar ela, notificar, entendeu? Aí quando você, aí você for já vai entrar ter link. mesmo... Aí o que acontece? Você já vai ter o link do vídeo uhum. ali, tá ligado? Aquele é o link do vídeo. No dia que abrir, aquele é o link. Você já vai pegar ele e já vai mandar pra distribuidora. Falar, ó, tem como tirar o copyright dessa música, desse vídeo pra mim? Tá ligado? Ou já deixar preparado, tá ligado? Ou você pode fazer depois. Dependendo da situação, você pode fazer depois mesmo. Tanto que, tipo assim, é, vai acontecer, não vai travar o vídeo. Mas depois vai tomar sua, sua monetização. Uhum. Às vezes uma música ali vai tomar sua, a sua monetização. Você uhum. já pega e já manda... No, é, como é que fala? O ticket pra eles, eles vão responder e tirar o copyright da música, tá ligado? Vai rodar a sua monetização tranquilamente. E daí eu tenho que ir lá, vamos supor, eu distribuo pela ONI. Sim. O cara vai lá e... Eu também. Pode tem de eu tive isso, eu tive essa parada quando eu Você lancei. Você já tem algum problema com eles, não, né? Com a ONI? Pô, eu tive que... Eles, me... eles distribuíram a música com o nome errado lá pro Spotify. Foi um o nome um negócio... de... de... Do, de artista Ou o nome artista da música? saiu certo mas só que o, tipo o produtor tinha que ter vindo embaixo né aí veio junto veio tudo grandão Sim. num título só eu tentei mudar mas eu acho que, mas sendo tem certeza que não foi você que errou na parada não então era minha foi minha primeira vez né ah, então foi, pode ter sido foi um pouco de erro meu com um pouco de, de erro desse que depois eu pedi para trocar essa parada também eu nunca eu, eu, entra na minha mente que o, o Spotify é muito chato cara é muito chat, tipo assim, pra você... Na verdade, não é um Spotify, você, são na... as plataformas de é, streaming, são muito chatas. É, pra você entrar Mas eu no... acho que tem que ser, mano. Tem que ser. Porque senão qualquer um vira vai. Né? Bagunça, vira bagunça, mano. Vira, vira. O YouTube, vira. a gente vê como é. é que é. É, porque o YouTube, pra você trocar uma capa, você vai lá clica, troca a na capa. Na hora. Com a capa. Pra... <risos> tá falando mal do YouTube pra caralho. <risos> Cara, mas é... Mas é basicamente isso, cara. Tipo assim, o YouTube, ele deixa qualquer um entrar. Sim. Se ele fosse um E outra, mais... você pode postar qualquer coisa mesmo você não sendo dono. Você é. pode postar um remix, você pode postar uma edição, você pode postar um react, você pode postar algo assim, Spotify e outras coisas, não. Você tem é. que ter, no mínimo, alguma coisa de direito. É. Ou você fez alguma coisa ali, tá ligado? Ou, ou, se por, você... isso, por isso que teve você um não fez tons nem music... passa, mano. Teve um Tons Music que eu não postei lá. Eu... Até hoje são dois Tons Music. O Tons Music do Fael eu não postei lá porque era beat da internet. Não era então meu você beat. já sabe que era ruim. Aí eu falei, eu não vou postar no. Porque eu não quero ter problema com, com a One, né? Mas like, você postou né? no, no YouTube? No YouTube foi rodou Foi de tipo, boa. Não apareceu mano, nada. Aconteceu uma parada muito louca. Aí apareceu. Aí eu postei. Aí deu lá sem direitos autorais. Comecei a monetizar. Aí do nada, apareceu um japa, mano. <risos> Apareceu um Japa que gravou um clipe com a mesma música. Aí ele te reivindicou. Aí ele me reivindicou. <risos> mas só que aí já tinha eu mais uns quatro uhum. usando o mesmo beat, mano. Ele reivindicou geral, filho. Ele travou geral. No tanto que na época saiu o clipe de todo mas mundo. Mas saiu, do ar. mas tirou o seu do ar? Chegou a tirar. Aí, mas sabe por que ele? Fez aí eu isso? fui e briguei. Falei, não, mas o meu tá aqui há muito mais tempo para ali, para lá. Não sei o que briguei. Mas aí não é tempo, mano. Mas aí eu brinquei, mas sabe o que, que o Japa fez? O Comprou o direito de uso. Ele pegou o raio da, da, da música do YouTube, que tá lá, free, e registrou a parada. Não, ele não registrou, só registrou, mano. Só não, registrar mas, não é o bastante. Então, mas aí se, se bobear, acho... você consegue botar ainda. Então, mas aí... Só que porque, é o seguinte. Mas aí o que aconteceu. Depois que eu fui lá, que tá lá, é... Eu não sei se tá discutir ou Esqueci como é que tá. Sim, lá. sim. É... Que é, que sim, é pra você é. lá... Dispu disputa. É, disputa. Fui lá, disputar ah. o direito. Fui lá, expliquei tudo. Escrevi... E quando você não ganha, é ruim pra você, tá? É? É péssimo pra você. Que isso, que eu nem sei o que Você que tá acontece. entrando numa disputa pra perder? Porque, é. Tipo assim, você perdeu é porque você não tem direito a parada. Nossa senhora. Ó, eu só sei que passou uns... Passou uns, uns cinco dias... Vou botar uma música do Chris Brown no meu YouTube, vou disputar com ele. É, eu sou dono dessa Foda porra. Foda-se, ele tá errado. Não, mano, não, não, mas <risos> esse Japa, esse Japa, deu, o Japa deu de doido, cara. O clipe do, o clipe do Japa tinha cinco views. Caraca. O meu tinha 12 mil. Mas sabe o que eu acho que Aí... ele fez, mano? Sabe o que eu acho que ele fez? Ah. Eu acho que ele comprou o direito de uso da instrumental. Mas ele não comprou, sabe por quê? Ele deu de 12 doido... mil. Eu não sei como, como que é que comprou. Como é que você sabe bloquear? que ele não comprou, mano? Porque o YouTube bloqueou, o YouTube liberou pra todo mundo depois. Mas então, isso que eu vou explicar. O di... Comprar o direito de uso não é comprar instrumental pra ele. É comprar o direito de uso. Isso tem tempo. Você compra por um tempo, tá ligado? Você tem que renovar com, com quem fez o beat sempre. Exemplo, ah, você mas... compra o direito de uso de seis meses. Você pode usar por seis meses. Passou isso, você tem que pagar de novo ou vai te bloquear também, tá ligado? Uhum. Tem gente que já pega logo por dois anos, três anos. Isso que muita artista faz pô. É, exemplo, o, o cara pega uma música de um compositor e tal, tá ligado? Aí ele pega o direito de uso dele. Só ele pode usar. Ninguém mais pode gravar a música. Uhum. O cara não compõe, não fez nada. O cara só é o artista da parada, tá ligado? Aí ele comprou o direito da, da música. Aí ele continua usando a música, beleza. Passou certo período... Se ele não continuar pagando, o compositor vai vender pra outra gente usar, meu irmão. Tá ligado? Pode crer. Essa parte aí eu já não manjava. Tá ligado? Tá nada, pô. Mas, é... Depois, depois de uns um, cinco dias ele liberou. Porque também seria muita cara de pau se ele não comprasse o direito de uso do, do, da parada e ainda mandasse reivindicação pra vocês. Mas eu achei doido, porque não durou nem um mês, cara. Foi muito rápido. Foi muito rápido e... E daí, depois liberou. Porque, tipo assim, Mas acabou que travou a música do cara, a gente, a, a gente tinha um mês que tinha lançado. Ela tava com 9 mil. 9 pra 10. Agora ela tá com 12 e não subiu mais. Não sobe mais, não. não Perdeu mais. o tempo dela, aquele era é, o tempo dela. E, e música, hoje em dia, tem muito isso, né? Tem gente que... Esse dia não mesmo sei que se eu já tava... aconteceu com você, aconteceu comigo uma, é, uma vez, deu restrição de idade. Uh -huh. Quando acontece... Já aconteceu alguma vez? Uh -huh. Mas só que, mas só que eu, eu, é... O que que eu tava falando? <risos> eu tava falando? Eu tava falando da música. Então, Do, do japa que tinha... Te... Então, mano, aí não, a não, não, música não. rapidamente voltou, entendeu? Voltou, aí eu tava falando isso. Você falou que música tem tempo, né? Não, eu tava, é. às eu tava vezes, falando às vezes a pessoa compra o direito de uso... Cara, música. mas música hoje tem muito... Tem o tempo, o tempo de validade de uma música hoje. Antigamente, os outros usavam a música durante seis meses. Pra mim, hoje, a música vale um mês só, cara. Só. É um mês. A música passa muito rápido. Tem um mês. Funk, funk então... Nossa, Nossa funk, então, funk é toda semana, mano. Toda semana. Cara... Toda semana. O cara se caiu no hoje. TikTok fez sucesso, levanta a mão pro céu que você tem um mês a mais. Tem um de, mês, de tem um mês aí. aí. Você trampa um mês, dois meses, três Vai mês. ganhar um dinheiro Agora bom, mas... Pra um ela mês. estourar, ela tem que ser febre. é muito difícil, febre. É muito difícil ter outra. uma música que fique hoje. É muito difícil, cara. É muito um difícil, cara. Você não tem medo de você chegar numa, numa resenha e soltar essa música e geral dançar isso ao mesmo tempo? Caraca, imagina isso. Eu acho que eu até. Nossa senhora, que medo de ver isso. Caraca, eu vi isso, Eu vi isso no não, filme. Não, imagina não. Imagina o próprio artista encantar, imagina não. E todo mundo dançar essa aquela, porra. Aquela eu musiquinha acho... do Cauê lá do ah, MDS. O Dari vai ficar feliz, tá ficando rico com o MDS, isso. MDS, é aquela musiquinha do Cauê. Qual? Como é que é a minha mãe, a MDS? Canta? Eu não sei, qual. Eu não sei o que é. A MDS, o cara sabe o nome de todas as músicas. É DJ, cara. Cara, essa música estourou pra caramba no TikTok, mano. Cara, mas então, igual a Andinho. Ah, vocês Só que eu tô dizendo, tinha um coro. Era só a coreografia da parada. Uhum. Você imagina um cara vai, vai cantar no show lá da parada. Todo é mundo. O nego mundo... <risos> tá nem aí pro show, começa. É, todo mundo começa a dançar, <risos> velho. Doideira, velho. Fazer a coreografia. Ia ficar... <risos> mas esse dia eu vi no Facebook, cara, que rolou alguma coisa num colégio, mas aquela molecada numa quadra assim, aí, tocando. Acontece? O nego começa a dançar do nada. Nossa senhora, velho. No meio da rua, do nada, ah, você tá passando tem um... Começa, passa o carro, você começa <risos> a okay, dançar. Okay. Bom, e é mais engraçado ainda que a pessoa, quando passa de longe, já não tá ouvindo nem o som, ela só tá não, vendo a pessoa. é Puta que pariu, <risos> velho. Cara, mas você me perguntou sobre restrição de idade. O clipe do Andin, que eu fiz agora no meio da pandemia também, foi um clipe que a gente, a gente resolveu fazer... Ele é lá do Rio... Aí ele me mandou a música, eu já tinha feito um clipe para ele antes, até do eu fazer aquele clipe que estourou lá, antes de eu fazer aquele eu tinha estourado um outro grupo. E esse outro grupo é o Andinho fazia a parte dele que ele é dançarino, agora o Andinho virou MC, o Andinho Ramos. Uhum. Daí eu não sei, você já deve ter visto os sons dele, estourou várias aí. Tem um, tem vários sons dele estourado tomei, aí. mais, tanto mais. uma tem <risos> Eu sabia que eu te convidar agora, não Eu canto, eu filme e edito. Não, não, mas... Não, eu já mandei essa... Senta, tipo, senta, eu, eu, eu já mandei essa pra ver se tu ia esquecer, tá ligado? É. Né? Acontece isso. Não, né? mano, esqueci, eu não oh, esqueço, não. Oh, música só, do cara é brabo, canta aí, canta aí. Não, sei, não, eu só não gosto Pô, de cantar, eu vou cantar agora. aqui. Esqueci esqueci, mano. Minha esqueci. voz tá saindo em alto, bom som ali pra galera ali de casa, ali, ó, Você é doido? Né? Pô, mas, isso. mas, cara, tem mais de uns dois dias ali embaixo, lá, vou lá buscar. Não, aí... Nossa, mas... essa aqui já tá bom. Aí, mano, o Duandinha, a gente resolveu pegar todas as imagens do TikTok, porque ela viralizou no TikTok, então teve assim, eu acho que de dancinha no TikTok, a Centa senta teve mais de um milhão de dancinhas, uhum. entendeu? De pessoas regravando a música. E daí ele falou, não sai. O direito catando, de uso, pô. Da sai música. catando todo mundo aí, sai catando todo mundo pra fazer. E daí eu catei todo mundo adulto, todo mundo adulto. Mas nesse caso, nesse caso, aqui, nesse, nesse, caso aí... nesse caso, essa música tava pela One? Eu acho que ela tava pela Bramos. Aí eu não sei como é que vai funcionar, não. Pela One ou pela Bramos? Mas o Andinho, ele, é ele que tava tá me ensinando essas paradas de... Mas então, tá no dele, né? É ele que resolveu é, tudo dele, É, tá, né? tá tudo no Deve dele. Deve ter rendido alguma coisa legal, né? Ah, aí é com ele lá. Sim. Aí eu peguei... Saí pegando todas as músicas pra ele... Todas as todos toda o... a galera que tá dançando. A única criança que eu botei, que eu falei, pô, vou botar a filha do Andinho aqui que vai gostar, né? Peguei a filha do cara e botei lá, mano, tá ligado? Aí, no finalzinho do clipe, parecia a filha dele dançando, fazendo um passinho da música. E foi isso que rendeu? E foi isso que o YouTube me, me bloqueou. <risos> já A gente já tava com 70 mil visualizações. O YouTube deu lá... Hum. Como é que fala? Restrição, Restrição de, de idade. idade. Aí, só quem poderia ver o videoclipe era quem tava com a conta logada. logada. O videoclipe ainda, ainda tá no meu canal. Uhum. Mas quem tem conta logada vai... E Consegue ver. Mas só que o videoclipe tá como? Subindo, aí. isso faz, isso faz travar a parada, pô. Isso trava 70 a 70 mil, sei lá, em cinco dias. Isso trava a parada, mano. Aí travou. Aí eu falei, Andinho, vamos fazer o um videoclipe pra valer agora. Cole o Walter redondo que eu vou desenrolar tudo. De um porque, dia pro porque, outro tipo eu desenrolei assim, um ele, balé. Igual a restrição local. no caso ali, ela faz isso, tá ligado? Ela, ela faz isso, ela já... Impede que quem não tiver logado não veja. Uhum. Mas o que faz cair a parada mesmo ali é que, tipo, ele entende que... A partir do momento que ele tá te mandando essa notificação, ele já entende que tem alguma coisa errada no vídeo. Tá ligado? Na, na ideia dele ali, tem alguma coisa errada. Vamos parar de mostrar esse vídeo. Tá ligado? Parar de mostrar. Parou. É tipo isso. Ele não vai parar 100% de mostrar, mas vai cair por não, isso. Não, no tanto Porque que... Porque ele já entende que tem alguma coisa errada. É, no, no, no mesmo não, tendo. não depois... Depois nós fizemos outro, outro videoclipe, aí ele veio para Volta Redonda com a equipe dele, com o Claudinho, o Fael, o pessoal lá, o DJ Claudinho, veio, colou geral aí. Daí, daí eu arrumei o balé, arrumei, fiz a iluminação, fiz o roteiro do videoclipe, peguei uma barbearia de um amigo emprestado, de madrugada fui para barbearia... Filmei tudo lá dentro da barbearia lá, o clipe hoje já tá aí, já deve estar tá com uns 600 ou 700 mil, entendeu? E bateu, bateu. Aí depois desse clipe, graças a Deus ele conseguiu fazer vários outros trampos aí. Rodou, foi lá em São Paulo, foi naquela Los Angeles, é Los Angeles? Los Angeles, sei lá o nome da, da produtora que tem lá em São Paulo. Fez lá com a Love Funk, fez com a Condizila. Esse nosso clipe até ele foi regravado pela Condizila, a regravou o clipe com... Aí eles fizeram, tipo, um, um breguinha, né? Fez ela mais uhum. na versão brega. Re Regravou lá. Coinges, ela tá mais regravando e gravando, né? Tá. Muito bom. Tô vendo muita regravação deles. pegando de tudo. Eu acho que agora... Eu acho que a nossa referência mesmo agora é mais a GR6, né? A GR6 e a galera independente que tá vindo muito. Sim. Entendeu? Eu, eu vejo... Eu tiro muito eles como base. que eles... Sim. Eles praticamente eles, começaram a parar... De eles mudaram jogo, tudo aí. ali. Mudaram. mudaram a cena todinha mudaram. E agora você tá notando que o, o funk, o funk tá indo um pouco, esses dias um amigo meu até falou isso comigo, Isão, você tá notando que o funk tá meio que acabando. Tá ligado? O funk tá meio que acabando, tá meio que virando um trap, tá tudo virando trap. Pô, que o funk tá acabando, virando aqui, trap, eu não sei. Aqui no Rio, mas ainda eu tem mas eu digo, resistente. mas eu digo que os MC de funk eles estão querendo cantar trap. É. Isso sim. É isso. Tá ligado? Você, o funk você não carioca o tá MC. embaixo. O funk carioca tá embaixo, baixa, pô. Tá. Você só vê tocando mesmo em alta. Ou é funk paulista. Ou é trap. Ou é trap. E a maioria dos MCs estão... O próprio Pose, trap. pô. A melhor coisa que ele fez foi ter que ter melhor mudado. Coisa. Melhor coisa. Melhor coisa. Melhor coisa. Agora ele abriu o mercado de trabalho pra ele lá em São Paulo. Vai rodar tudo. Exatamente. Você ele deixou imagina. de ser um artista local ali. Só é, carioca, né? Pra ser nacional. É. E esse é o ruim, eu acho, do cara do Rio. Porque no Rio, o cara, ele roda, às vezes, só dentro da favela dele. O ele funk, roda o funk do Rio não tá rodando tanto igual era antes. Ele não tá sozinho mais. Tem funk, funk capixaba, tem funk paulista, tem funk... Tem vários tipos de funk aí, mano. Funk é, brega funk, tá ligado? Ou seja, os caras de, é cara de cima lá do Norte, Nordeste, eles escutam muito brega funk. Ou seja, o funk carioca não tá tão em alta assim mais. Uhum. Quando eles gostam do funk carioca, eles pegam e fazem um remix, tá ligado? É. Jogam em brega funk e escutam lá. O funk carioca já não toca tanto em São Paulo, tá ligado? Aí make... é totalmente diferente. Entendeu? Totalmente diferente. Eu fui uma vez gravar a turnê do FP do Trembala lá pro Espírito Santo. Mano, cheguei no Espírito Santo, eu não entendi nada. Cheguei lá, o beat, Parece que é filme. outra situação. O beat... <risos> o fino do caralho, que porra é essa que você tá tocando, velho? Doideira, velho. Lá é só 130, é o. Doideira, 130 com o beat fino, com o negócio no fim. Eles chamam de fininhas, eles chamam de beat fininhas, que eles chamam. Doideira, velho. É no Doideira. mesmo ritmo do, do Série Gold. Obrigado, 130. É, ué. Só que é só fininha. Aí a gente fica mudando muito de tom, né? Tum, tá, tundu, dô, dô, dô, tá? É, mano. Tudu. é lá. É. É cheguei... Outras, eu... É, é as escultura toda doida mesmo. Eu cheguei lá, primeiro eu fiquei assustado com, com o combo dos caras. Mano, os caras chegando com as garrafas. Não sei se cara nem sei, eu acho que é de 5 litros. As garrafas. Grandona, de vodka. <risos> o tamanho do Big Tito, então. Aí, ó, ele tinha que estar tá com o microfone ali. Toda Aí, hora mano, ele tá, mano, tá falando uma parada maneira, velho. Mas é só pra me queimar. Né? <risos> é o último que tem que ter um microfone Cara, aqui, é ele. ele. Eu vou ter que botar até uma legenda embaixo. Assim, quem é, falou tá o vendo? do Big Tito, então. Mano, sem sacanagem. A galera, é. a galera lá, eles compram esses combos. A vodka grandona, o um que tudo garrafão grandão. Aí vem. Um fardo com 24 latas de, de Red Bull, Energet. aquele sacão de, de, de, de gelo, a galera vai beber, não vai beber, não vai beber, não acabou de beber, o garçom vem, bota seu nome na garrafa, fecha ela, lacra e guarda, quando você volta Voltar? na outra balada, sua bebida tá lá. Achei muito foda isso. Eu cheguei lá e falei, caralho, bagulho desenvolvido. Mas a minha primeira impressão quando eu cheguei, eu falei, caralho, eu sou pobre pra caralho. <risos> Olha o que os caras estão bebendo, irmão. Ou o combo dos caras lá era pobre de 700 reais o combo. E todo mundo bebendo. Só eu tomando long neck. <risos> doideiro, doideiro. Caramba, sabe o que é o, que é o negócio? É só você tomando long neck, mas às vezes... Igual, eu prefiro isso. Dependendo que se eu tô com dinheiro pra cacete, pra, pra encher de uísque de, e de os caralho, que eu vou querer beber cerveja, mano. Eu vou querer beber... Sério? coisa Sim. Por mais aqui? que eu bebo outras coisas também, mas eu tô dizendo, pra você beber a noite toda na parada, eu prefiro beber cerveja. Minha vibe, tá ligado? Pode escrever, Mano, aqui em Volta Redonda tem muito aqueles DJ do Combo, né? O DJ que é vai que porque tenho. vai ganhar a consumação do Combo. Olha a polêmica, hein? Não, ah, mas é o papo é reto, não tô dando o nome pra ninguém. Não tô dando o nome aos bois, não. Os caras vão e vão ganhar a consumação do Combo e tá, e tá ali e, na ali e, tá e tá sendo você, visto, e tá sendo visto. Você, você, agora eu vou em cima, em cima da polêmica. Vai lá, pô. Você, nos no seus shows, você vai muito ligando pra consumação, você... Porra, bicho! Cara, ou você é daquele DJ que trampou vai embora? Dep depende muito, cara. Depende muito. Tipo... É, pô, depende do clima, da vibe, da parada. Depende de onde é também. Se a gente tá se sentindo bem no lugar, tranquilo. Se a gente conhece uma galera... Vamos ficar mais uhum. um pouco? Vamos. Mas não é exatamente pelo consumo da parada, entendeu? Uhum. É mais pelo lugar, pelo lugar, pelas pessoas, uhum. entendeu? É, pô, se tiver uma TV, não tem jeito. Agora, se tiver... Pô, estamos só nessa parada aqui. Amanhã estamos tranquilão, não tem... Nada, Vamos ficar mais um pouco aí, trocar uma ideia com a rapaziada, pô. Porque é. além de você ser curtir a, é, ser o artista na parada fazer o seu trampo, é. É, o seu trampo também não acaba só, quando, só o fato de tocar. Exato. Seu trampo também é o social ali depois, tá ligado? Exato. Uma coisa você é só o cara que toca e vai embora. Pô, o cara fez o. O cara tocou maneiro aí, pô. Beleza. Uh -huh. cara... Mas agora, quando você toca e fica, conversa com todo mundo. E aí, é, rapaziada, beleza? Trata bem, sabe chegar, sabe sair, é outra situação. Essa é a parada. Tá ligado? Pra saber chegar, saber sair. Aí você já não ganha só... saber o som. momento de sair, né? Aí, é aí que faz você, ganhar é, em vez de ganhar só público, e ganhar fã. Essa é a diferença. É. Porque o fã não é nem questão de, tipo assim, pô, o cara te idolatra na parada, não. O fã é porque o cara curte seu trampo e curte sua pessoa, tá ligado? Exato. Se o cara curte, curte seu som curte sua parada, mas não curte a pessoa que você é, ela não vai ser seu fã, não, mano. Tá ligado? Se ela Exato. vê que tu é um cara ruim... Igual tem um monte de gente aí que tem polêmica pra caralho. É artista foda, mas tem polêmica pra caralho. O cara tem público, mano, mas não tem fã, tá é. ligado? O cara tem público só, é diferente o público de fã, tá ligado? Essa é a visão. Independente de se eu vou num lugar que é pra 100 pessoas, se eu vou num lugar que é pra 5 mil pessoas, mano, é, eu vou lá pra tentar fazer o fã, mano. Amigo, fã, tá ligado? O cara uhum. quer chegar, o cara que vai chegar e vai querer acordar amanhã e vai querer ouvir uma parada minha, tá ligado? Uhum. Acorda, pô, vou ver uns poder do parceiro lá ontem, pô, maluco maneiraço, humildão. Essa é a visão, tá ligado? Uhum. E é assim, a humildade é aquela parada, todo mundo fala de humildade, né, mano? Humildade é fácil ser humilde quando a é gente não é nada, né, mano? A parada não é falar, a parada é ser. tem muito fala... Mas isso que eu tô falando, você tem que ser assim já, você ser, ser. assim, ser, ser assim. Ser. Você acostume é e não deixa de ser. É a mesma tá coisa que eu vi esses dias. esses dias, eu vi um podcast... Eu sou podcast... assim, não posso deixar que de ser assim, tá ligado? De, de, de chegar num lugar e querer trocar ideia com um parceiro que tá... O cara tá ali olhando pra caramba, o cara tá ali do lado do, lado do som, olhando tal, tá, mano. Mano, eu vou lá e cumprimento o cara aí, mano, beleza? Aí o cara já vai, tipo assim, já não vai ficar mais Já vai quebrar. Cruzado. É, pô, ele já curtir é diferente, tá ligado? Uhum. Porra. Cara, eu, eu vi esses dias o, o, o podcast... Agora eu até esqueci o podcast, o nome do podcast... Mas quem tava lá de convidado era Pepe e Neném. Sim. E elas falaram que no meio do funk, no meio do rap, no meio dessas paradas tudo, tem muita gente cantando de humildade, de a fortalecer, de pô, tô ajudando a comunidade, tô Ele ajudando o quê. Mas aí ela falou assim, quantos de vocês chamou alguém das antigas pra gravar? Quanto de vocês já mandaram um zap pra alguém das antigas? Vocês estão falando que ajuda, mas não tá ajudando. Tá falando que é humilde, mas não é humilde. Então é basicamente isso aí que você tá falando, né, cara. O cara não se... Cara, fala em... não, não, não, não fica falando. Cara Sem assim... falar em parada antiga, tem te entrar num num assunto que eu não tinha entrado, que é a, as parcerias de fit que eu já fiz, tá ligado? Uh -huh. Um deles, que foi um dos primeiros que eu fiz, assim, que foi um cara que eu não achava que não ia me dar moral nenhum. Nenhuma mesmo, assim, nem de conversar comigo. Uh -huh. e, e foi um dos caras vo... que entrou com mais vontade né, para fazer o fit, tá ligado? Foi o Cadu. Tá ligado? Cadu, Cadu e as gatinhas. Participou de todos os DVDs da Furacão Top, Tá ligado? Mano. Tipo assim, a galera mais nova Não, não conhece, tá não ligado? Conhece. Quase não conhece Mas a galera antiga sabe, tá ligado? O cara tem as tem, tem estouradas ali da época Tá ligado? E pô, e o cara veio falar Comigo, eu falei, caraca, mano porra, Isso é humildade, o cara já viveu uma parada ali Tá ligado? E, e me trata melhor do que uns outros caras aí Que nem começou direito na parada tá Começou ontem a parada hum. e não me trata tão Bem igual o cara trata. Exato. Essa é a visão. Aí o que acontece? Aí você vira amigo e vira fã do cara. É. Tá ligado? Essa é a diferença. E, e peguei a visão dos fit é o seguinte, eu falei, pô, tem que espalhar meu nome. Como é que eu vou espalhar meu nome? É difícil, pô, tu pegar pra. Começando, tu fazer fit com o Neo, que já tá estourado. É difícil uhum. pra cacete, pô. Não é assim. Eu falei, pô, vou começar a fazer fit com a rapaziada aí que. Cada um de um lugar, tá ligado? Que por mais que não estoure, eu ganho um público aqui, ganho um público ali, conheço uma galera aqui, outra ali, tá ligado? Uhum. Quase todos os meus fix, todos são de algum lugar as pessoas são de um lugar diferente, tá ligado? Uma é de, de Campo Grande, outra é de Honório Gurgel, outra é de. Do Meia, tá ligado? Mas... Outra é. Pô, ah, tá ligado? Meia. É, tá ligado? Cada um de um lugar que, mas, tipo assim. Você tá e... com esses feats? Tá, tá, é tudo uhum. só áudio e vídeo só, ou só áudio? A maioria é só áudio. A maioria. Só, eu tenho dois clipes só. Que é a flamejante e tem uma outra mais nova. Tá ligado? Uhum. Mais nova, sem entre Já tem no final ali, antes da pandemia. Uhum. Tá, um pouquinho antes do. né 2018. Entendeu? Aí. Eu quis dar uma segurada também, entendeu? Eu falei, pô, preciso achar a música pra fazer um vídeo de novo, tá ligado? Pode crer. Porque também não dá pra você ficar apostando em tudo, mano. A gente que, que não tem muita eu vou te condição, tá ligado? Uma hoje. <risos> você <risos> vai Olha, gostar você vai gostar mano é isso mano nossa resenha tá chegando ao fim rapaziadinha a gente quer trazer um podcast muito maior para vocês trazer um podcast onde que a gente vai ter uma uma como, como é que fala onde que a gente vai interagir ao vivo pô é isso ao aí ao vivo com vocês quando vocês tiver entendeu? ao vivo você vai me chamar de novo pô, né lógico ah, então tá bom vai, vai vir muito as rico. perguntas vocês vão mandar a pergunta pra gente, mas atenção, rapaziada. Rapaziada Eu, que tá vendo, que, que vai ver esse vídeo aqui também, hum. quiser deixar qualquer coisa... Nos comentários aí, qualquer parada. Não, eu, vou, então, eu vou depois, vou acompanhar é, sempre, é, tá ligado? É isso que eu ia falar vou agora. Vou acompanhar sempre a, gente a parada vai tar... aí, vamos trocando ideia. Todos é... os podcasts, a gente, eu tento, eu pelo menos, eu tô sempre ao vivo com vocês aí no chat, todos os podcasts tem o um chat. Durante a, na hora que Durante sai a live. Durante a live, então rola uma livezinha, a gente fica aí no chat. Eu tô chat. falando até depois mesmo também, tá ligado? Uhum. É, depois da, da estreia da parada. É, eu vou estar sempre olhando ali, rapaziada, que que, ah, pô, quero trocar uma ideia, quero conhecer mais o trampo aí do cara, quero apresentar o meu também. Uhum. Fica à vontade, tá ligado? Eu vou deixar meu comentário é, no, no, no vídeo, tá ligado? Rapaziada, quiser chegar, deixar contato, fica à vontade, entendeu? É Porque a gente aí. não tem essa não, pô. É isso a gente aí. tem que espalhar o nosso trampo e é isso aí. Exato. Ó, eu vou deixar aí na descrição é, as redes sociais do Piquitido, vou deixar aí o Instagram dele, qualquer <risos> coisa só chega lá no direct dele também. Pode deixar aqui seu comentário, o que, que você achou dessa, dessa resenha. Se você tem ideias para dar para a gente, pode deixar aí no comentário também. E, pô, fica aí já o meu convite para eu fazer uns trampos com o Tito. Vai rolar vários, se Deus quiser. Se Deus quiser, quiser. vamos mostrar os artistas aqui, com os artistas lá, vamos botar umas paradas para rodar aí. Vamos produzir uma e, rapaziada aí. E é isso. Bastante coisa para vir, hein, rapaziada. Quer deixar um alô para alguém, Tito? Para toda a rapaziada. Minha família primeiro, claro. Meus pais. É, meus amigos que vieram aí comigo também, Dudu, Pedro, pra Jéssica, pra minha afilhada Cecília, que é aniversário dela essa semana aí. É, mas quem? Juninho, meu parceiro também. É isso aí. Ah. É isso. A é galera isso. que me acompanha no Instagram também, tem muita gente que me dá moral lá. Posso é qualquer isso. coisa, rapaziada, fortalece. É isso, pô. E os shows? É exatamente, pô. E os shows? Contato pra show, rapaziadinha que tá querendo aí um DJ para animar a festa, para fazer seu baile, sua pub... Furdunce, fazer, não. Sua revoada. Eu ia falar sobre revoada com você, mas eu nem sei se eu posso. A gente vai, meu irmão, a gente vai. É, Qual é a parada? Eu tô protegido, já tô, já tô vacinado, vou protegido, eu tô no meu espaço, por mais é... que eu a rapaziada, eu tô na minha segurança. É a rapaziada, cada um sabe do seu, pô. Cada Deixa... um sabe, tem que se preocupar com o seu aí, se vacinar, para poder... Curtir um pouco mais tranquilo, né? Isso aí, se vacina, se não... rapaziada. No mínimo, no mínimo, tá ligado? Mas, mas não deixe de usar a máscara e o álcool que a gente Exatamente, tem Exatamente, entendeu? E deixa o seu contato para show Então, 24992 31 24 É isso aí. É e isso. qualquer dúvida é só dar aquele chego lá no Insta, né, não, não? Exatamente. Só puxar lá no direct, no Instagram, arroba pictitodj com K, valeu? É, todas as redes sociais são assim, mas eu tô mais ligadão no Instagram, valeu? É isso aí. É isso é isso, rapaziadinha. queria agradecer você que chegou até aqui, você que deixou aquele like, você que deu aquela comentada. Você que ainda não mandou para um amigo, já dá aquela encaminhada, já vai compartilhar, já compartilha, manda o um link direto quem não lá. Manda, pro... Quem não mandar para um amigo aí, não, não compartilhar é. não, assim que eu puxo direto no, no, no, nos bairros. Como é que é? Quem não cantar agora vai ficar um ano sem fazer sexo. É. Quem, é. Não compartilhar... quem não compartilhar, o Blue Blue vai cair. <risos> Pô. Fica com medo, nego. Fica com medo. <risos> vai ficar compartilha podre. Rapidinho. Vai, você vai acordar com o negócio podre. Ó, é, acho ó. melhor vocês compartilharem. É Cheio de pra verruga. Evitar, pra evitar. Cheio de verruga, igual o Rogerinho. E, ó, já liga o sininho, se inscreve no canal. E aquilo, rapaziada, valeu quem fortaleceu. Quem não fortaleceu, fortaleça, senão o pau cai. É isso. Tamo junto, Tamo junto. Fui! Valeu! b <laughs>